Não está gravando ainda, mas tudo bem? Daqui a já pouco a gente entra. Transmitido, mas já está sendo transmitido no Facebook. É isso? Pois é. Vai começar agora. Quer dizer, acho, sim, espero, sim. senão estou transmitindo 150 vezes. <risos> <risos> Muda. Yes. Yes! estamos online. Daqui a já pouco a gente entra. Agora deixa mas eu já já ficar já quieto aqui. No Facebook. É pois é. Vai começar. Agora tá sim. Duplo efeito aí É porque áudio. eu tô com a minha câmera aqui A minha câmera, o meu zoom Ah, você tava e, ouvindo e o e aqui... retorno do Facebook Exatamente, e o Facebook tá aqui do lado então... Pronto Mas daqui a pouco o pessoal chega também Tá mandando tudo isso aí E vamos lá Você chegou a ver alguma coisa Do vídeo de ontem, de como foi Cara, foi muito gostoso Eu sou suspeito para falar Mas eu sou muito eu, eu fui, foi muito bom foi muito bom mesmo. Ah. Eu aprovo. <risos> Hoje já coloquei no lugar. Por uh, Pensei, ah. nem falamos muito, mas a ideia da, sua, da mediação, basicamente, apresentar o pessoal, apresentar a mesa e trocar é, ideias. Na verdade, existe, que eu vou... Apresentar a ideia, eu vou apresentar a mesa, vou apresentar... Tudo. Você vai fazer essa parte de abertura? Oh, vou, vou, vou. Tá. Uh, vai ser você e o Lucas que estão mais... A... Você, o Lucas e eu, porque eu já li todos, então não adianta nada. Uh, que são mais antenados com relação ao que está sendo feito. Vocês viram já o vídeo. Então, o que vai uh -huh. acontecer? Eu vou esperar o pessoal chegar, pelo menos os membros da, da, banca, da, da mesa de hoje. da tá? banca é bom, né? Uh, <risos> e aí a gente começa a transmitir o vídeo. Eu fiz aquela sequência toda para justamente mostrar aqui hoje para o pessoal. E depois disso a gente vai começar a discutir em cima dessas ideias. São ideias aparentemente distantes uma da outra, mas elas se amarram em algum momento. Principalmente na hora que eu falo, a questão do corpo expandido, ela ganha uma proporção muito maior. E, óbvio, na hora que eu falo de corpo expandido, eu estou pensando... Dois artigos que estão ali, que falam claramente todas as características da hipermídia e tudo mais. Então, tem essa sardinha aí sendo gritando, fazendo e acontecendo. Então, óbvio, eu acho que essa costura vai ser bem desse corpo digital, desse corpo que navega entre esse digital e essa esse espaço todo, e expande cada vez mais. Então. A ideia é mais ou menos essa, né? Daqui a pouco o pessoal tá chegando e a gente vai... Eu tô fazendo zona aqui do lado, sacanagem isso. <risos> Deixa eu me tirar daqui, pelo menos. Uh, mas a ideia é mais ou menos essa, de fazer realmente o pessoal entender e deixar realmente as pessoas uh, participarem. Né? Uma das características muito fortes do CianTech. Uh, Olá, Fabiane! Seja bem-vinda! Uh, é justamente fazer esse acolhimento. Todo mundo pode, deve falar, participar. Então, tudo Olá, bom? Olá, Fabiane. Olá, tudo bem? Então, tudo, tudo bem? bem? Também? Tudo bem. Prazer. Show. Prazer. Uh, então, estava explicando justamente essa questão do Cientec. O Deac está com a gente no Comitê Científico e está caindo de paraquedas aqui com a gente, ficando louco daqui a pouco. <risos> Mas é tudo gente boa, todo mundo é amigo, isso aí é o que importa. <risos> né? É bem isso, é bem isso sempre, não tem, não tem muito como fugir, não. Eu acho que se estudar, se participar não for legal. Isso é pelo afeto, né? Exatamente. É. E PC, é, a, a dinâmica é, vamos passar todos os vídeos e depois abre para a conversa, é isso? Exatamente. Você mesmo solta o vídeo também, você faz isso, isso né? Isso, isso. Eu colhendo por aqui, mais fácil. Maravilha. Tá bom. Uhum. Aí facilitou uhum. mais ainda, então. Eu estava achando que eu ia operar tudo aqui e fazer uma mediação mais... É... <risos> Ativa, louca, esperada que eu faço. Eu tô, eu tô aqui só para comentar e conversar com gente legal aí. É, aí é Exatamente. E assim, tá em casa, né? Tá com todo mundo. Isso conta. Aí o Lucas tá entrando agora também. Eu acho que já tá meio acostumado, mas. Né? Teoricamente, né, Lucas Heleno? Oi? Teoricamente. Oi. O que eu é estar esse? acostumado. Cheguei agora, gente. Boa tarde. <risos> Boa tarde. Ai, Tudo bem, bem querido? Prazer. Com o fundo. Tudo bom, Deac? Mas vamos lá. Por enquanto, dúvidas, perguntas, comentários, falem. Principalmente sobre ontem, por favor. Ontem foi muito legal. Pena que eu tive que sair umas seis e meia, não pude ficar mais. Não sei se prolongou bastante, mas até a hora que eu fiquei a discussão estava muito boa a gente chegou até às oito e meia se não me engano oito e meia uh, ontem depois das seis começou... e meio o negócio né Sim. <risos> aí grenou mais ainda foi bem gostoso mesmo ah uh, mas primeiro vai estar tá no, no, no no no canal do do do, do centec lá no YouTube e tá, por enquanto, infelizmente, de ontem foi para a minha timeline. Hoje está na timeline do, do Ciantec, então também já vai ficar ali no Facebook gravado. A, a, a grande vantagem disso é justamente esse compartilhamento. Né? Mesmo que não possa vir, pelo menos vê depois. Uh, uma das coisas que eu falo muito, pessoal... A parte gostosa do Ciantech é você poder chegar, abraçar e conversar e tirar dúvidas, e meu, é muito engraçado isso. Uma vez, foi no Ciantec de 2014, eu acho. Foi no Marco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uh, é, 14. Em que. Não, Minto. É, foi 14, 14, 14, 14, 14. Em que <risos> uma das participantes tava de saia. E eu tinha pedido para o museu uma área que fosse plana. Eu não queria o... o palco acima. Chama? Eu não queria palco. Né? Eu queria que todo mundo tivesse no mesmo plano, no mesmo nível, porque é paciente mista mesmo, é para conversar. E ela tava de saia, e no dia que ela foi apresentar, Saia. E não sei se vocês sabem, mas Campo Grande é muito quente. Muito. Bem, eu... muito ao cubo. <risos> muito ao cubo. <risos> uh, e ela subiu no palco, ela falou, eu não vou sentar ali. Porque a gente colocou três poltroninhas ali, três uh, uh, bancos, na verdade, para que todo mundo conversasse. Eu não vou sentar ali. A gente foi... eu olhei para ela e falei, putz, desculpa. Ela falou, não, eu vou estar no meio. Ela foi, sentou e ficou. Ela cruzava a perna de um lado, cruzava a perna do outro. Esquece, né? A gente encheu o saco dela o tempo todo, mas ficou conhecida como as pernas do Sentec. Foi a coisa mais fofa. E, de novo, ela vira e me acha, tá triste porque não participou, aquela coisa toda, mas... Bem, a gente só faz amigos nesse... no Centec, o tempo todo. A Lourdes é um dos exemplos. A gente se conheceu no Centec de 2007, se não me engano, 7 ou 8. 8, 7 Ai. foi a única, não foi. Verdade. E pronto, de lá para cá... De lá para cá não parou mais. E a gente sempre faz as loucuras de colocar em conexões de... Horas, <risos> horas passar o dia em alguns lugares para poder chegar aqui, em São Paulo, para poder voltar para Portugal, mas compensa. Mas, BC, como eram as outras edições? Elas eram todas presenciais ou tinham um misto de transmissão? Como funcionava? Uh, 2007 e 2008 foram presenciais. Né? Em 2008, na verdade, a gente conseguiu ainda o... Ah, eu esqueci o nome dele. Foi no Mackenzie, não foi? Foi Mackenzie, foi do Mackenzie. Uh, era o... Blah, blah, blah, blah, Lev Manovich e o Brett Stauban falando, só que eles falaram tudo de lá dos Estados Unidos, uh, então foi uma transmissão online. Mas foi só, os outros estavam todos juntos. Mas Mackenzie era mais formal ainda, né? Então tinha o palco, tinha... Um... Ok, vamos lá, tá, tá valendo do mesmo jeito. Aí, em 2009, a gente fez em Aveiro, e eu perdi um pouco o controle na, na, na, na Universidade de Aveiro, porque a gente fez transmissões simultâneas. Para ser intimista, para ser aquela coisa que abraça todo mundo e conversa, não dá para ser simultâneo. Então, eu fiquei numa sala, o resto ficou na outra, e... mas ok, foi legal também, foi lá em Portugal. Ficou mais fácil para Lourdes chegar dessa vez. Uh... Mas foi muito bom, aí 2010 foi no HospiLost, que uhum. também tinha o palco, aquela coisa toda, mas já foi um pouco mais próximo, né? Uh, ok, Elita, a gente te escuta de qualquer forma. <risos> uh, e aí sim, a gente começou a se tocar que o Ciantec no formato que estava muito acadêmico, a gente sempre procurava com a universidade para trabalhar, para ajudar, para fazer com a gente não estava dando muito certo a gente não conseguia a liberdade que era que a gente tentava colocar nas no rigor acadêmico né? e óbvio tinha que respeitar mesmo você está dando na faculdade vamos fazer nos moldes. aí a gente meio que chutou todo para o alto em 2012 uh, aí a gente começou a fazer Bienal 2012 virou uh, uh, em espaços de arte, Aí A gente foi para Inhotim. Foi maravilhoso porque a gente passou sexta, sábado, domingo só fazendo siantê, a gente falou: "Meu, o pessoal vai vir falar e sumir". O pessoal ficou puto da vida porque não conseguia entrar na sala. Não tinha como. Ficou foi bombou, bombou legal. E aí a gente começou a usar também na nos coffee breaks fazer coisa diferente, fazer esquece a gente começou a pirar, uh, porque eu falo a gente, além do pessoal que trabalha comigo, né? a Ayla, Patrícia, a Roberta, Lucas... Uh, e onde a... estão essas meninas que não as vejo? A Ayla está aqui, ela está sem vídeo, ah, eu já uh, a Roberta está trabalhando ainda, hum. a Linda aí. Uh, o Lucas, não sei, daqui a pouco ele vai aparecer. E a Patrícia? E, e, e a Patrícia, que também está chegando daqui a pouco ah Não sei, essa mania que o povo tem de trabalhar, gente, eu não entendo isso, mas... <risos> uh, e tinha o meu marido também, né, que morreu em 2014, e foi o Cientec mais complicado para mim, porque uh, Ele morreu no começo do ano, o Cientec foi em outubro daquele ano, e eu tava fazendo o meu sanduíche em Nova York. Então foi assim... Uh tortura, mas tudo bem, foi, fizemos no museu, né? 2012 foi em Otim, 2014 foi no Marco, ah, uh, Museu de Arte Contemporânea, lá de Campo Grande, Campo Grande do Sul, uh, 2016 foi em Itu, no, na ah, Fundação Marcos Amaro, e aquele também foi um, um Ciantec que eu falei, gente, fedeu, e eu, eu assustei o povo, o tema do SciTech em 2016 foi a força do terror, a, a força do terror como inspiração criativa. A gente estava falando de terrorismo, tinha tava, teve atentados na época, tinha uma série de coisas que estava acontecendo, tava realmente muito pesado, o clima tava todo mundo com medo. Teve uma garota que ia falar sobre o rap, as meninas do rap, e elas não conseguiram ir porque elas tinham apanhado no noite anterior de outros rappers. Então, ia ser um mega relato também, não rolou. Mas foi muito legal. Uh, tinha até show artístico lá, performances e dança e tudo mais. Entre as obras, Dona Elita deu um show lá à parte. Uh, 2018... Ai, foi, foi, bem me lembro. 2018 a gente fez Na Hebraica. Também já foi completamente diferente. Teve exposição junto. Uh, foi um, um, uma pegada bem mais. Eu posso dizer. Diferente. A gente também já estava com medo, porque braica a pessoa ia ficar meio. Né? E não foi. Não foi, foi maravilhoso. A gente trouxe o Alex Glauber para falar sobre o mercado de arte americano. Eu tinha acabado de fazer uma especialização lá também. Uh, e foi foi muito show Muito show mesmo E produção e tudo E já foi também Bem intimista, bem fechadinho As exposições ali Estavam meio ousadas Eu fiz a minha apresentação pelado É um pouquinho pior que isso uh, E tudo bem, além de tudo tinha Um feriado judaico no meio Que tinha um monte de Rabino lá também Tá ah, tudo bem, vamos lá. Uh, aí, 2020, não teve. E eu tava muito puto da vida, porque eu queria fazer e queria... No começo desse ano eu fui e falei, gente, vai ter que ter sim. E discutindo com todo mundo, né? Ajudando, pedindo ajuda, Deus do mundo. Falei, cara, se não fizer vai perder, vai ficar horrível, vai... Ah, né? Mas deu certo. Eu ia fazer a... O CENTEC desse ano era para ser no Farol da Barra, na Bahia, Salvador. Não consegui o espaço porque logo em seguida veio aquele surto de Covid e eu peguei Covid, fiquei internado um tempão também. Ok, Dani, se vai ser online mesmo, vamos lá, <risos> vamos manter a, a ideia toda. E, lá no SOMICI. <risos> É, é, é, engra... é, é engraçado porque, por exemplo, todas as atividades que eu tenho, até ensaio de dança, tudo, está acontecendo tudo online. Mudou completamente as plataformas de tudo, tudo, tudo que eu estou participando. E assim, hoje, hoje cedo eu estava discutindo com uma amiga minha que eu achei um absurdo, um absurdo. Uh, vamos bater em segredo, não falem nada, por favor. Uh, tem uma certa faculdade aí <risos> grande, bem conhecida, principalmente por nós três em específico, quatro em específico, uh, que demitiu um professor porque não quis voltar à atividade online, sendo que esse tempo todo ele estava a matéria dele é teórica, uh, preferiu não ficar na, na, na preferiu ficar ele preferiu ficar na, na no online por causa da esposa dele que tem comorbidades, que tem uma série de coisas, e fala, cara, por que que eu, agora, por que é que eu tenho que voltar, sendo que os grupos permitem que alguns professores fiquem fora? Ele vai receber essa menstrualidade. Ele foi demitido, ele está, foi, foi tirado da sala de aula. Sabe disso, não. Não. <risos> Converse, ah, <risos> converse por aí, porque tá realmente... é ridículo, a gente tem essa possibilidade, né? Eu, eu confesso, eu, eu fui bem... reticente com fazer o um online, porque para mim o CianTech tem que ser intimista, você tem que abraçar, beijar, cheirar, lamber, fazer acontecer e, sabe? A ideia de trocar cartão, ok, se ninguém mais usa cartão, mas ok, paga cafezinho, tá bom. Vai lá tomar um café junto com a pessoa e conversa sobre a pesquisa. Né? Eu acho que isso faz a diferença num, num congresso todo. Cara, não, não tem porquê ficar reticente. É no, é, não gosto de falar isso, mas é a nova realidade, poxa. A gente pode fazer e tá aqui. Cara, eu tô aqui conversando, tá todo mundo me ouvindo e falando comigo e tá valendo. Todo mundo vai ter, todo mundo tem os e-mails já de todo mundo aqui. Uh, primeiro dia eu já divulguei isso aí com Deus e o mundo. Então por que uh, não aceitar o novo? Que não é novo, suroca nenhuma, né? Depois de quase dois anos aí já não é mais novo. Mas vamos lá, a gente faz. E estamos fazendo acontecer. Ah, e o povo está chegando. Vamos dar só mais cinco minutinhos? Eu acho que está faltando uma. O Patrício não está aqui ainda. Uh, que é quem vai falar hoje, né? Então, quem vai falar? Quem vai estar aqui dando a cara a tapa, claro. Enquanto isso, por favor, falem. Só eu falo e eu falo demais, gente. Então, não me deixem ficar assim. Ok. Ok. Deixa eu ir pegando aqui os arquivos. Ok. Bem sala de aula, né? Uhum! Forçando pra... Zé, você tava lá em Campo Grande, né? Inclusive foi o primeiro ah, que você participou. Não, eu participei na USP. Você participou na USP? Sério? Eita, que feio. Sorry. É, velho, não adianta. Te conheci lá, então já foi, já, já ficou. Me conta uma coisa, você se lembra de uma certa professora, que eu não vou falar nome, por favor, não fale nome, que estava de saia na apresentação dela, do Marco? É, eu <risos> sim, amiga <da risos> querida, né, né Jana? <risos> Foi muito gostoso. Inesquecível, inesquecível. Isso é a história do CINTEC. Não vou sentar Tem ali. O Facebook colocou, né? Relembrando, e, aí, e ela curtiu também, não consegui falar com ela hoje, mas é uma querida. Né? São altas risadas, né? O Siantec, eu acho que ele é, além de ser um congresso maravilhoso, tem essa relação de amizade que a gente tem com as pessoas que vão participando e que vem. É, mandando os artigos é, durante esse tempo né, que o Congresso existe, isso é muito bacana porque a gente vai criando e consolidando essas amizades, assim, inclusive em outros um congressos, né? Então, o professor Marcos, a Jana, você, né? Então é, é interessante porque a gente vai, se a, quando a nossa área de pesquisa é a mesma.. É interessante porque a gente acaba se encontrando nesses lugares, né? É, infelizmente, pela pandemia, a gente não pode estar junto fisicamente, né? Mas a gente ainda tem essa comunhão, né? A gente precisa, é, quando novamente estivermos juntos, né? Aqueles papos, não é? Que todo mundo acaba é, as apresentações, a gente vai para algum lugar tá, para jantar, para conversar. Não tem, isso é muito divertido, porque a gente sempre acaba trocando, né? Então, isso é muito importante, né? Eu adoro o Congresso e quero participar sempre, quando possível. É muito gostoso, isso sim. E, e essa. Sei lá, eu acho que a grande vantagem de ser assim, essa coisa intimista é você ter esse contato com todo mundo. Né? E que nem o Zé falou, é fazer as amizades. A gente carrega tantas pessoas junto desse tempo todo e, diferentemente de. Não estou falando mal, pelo amor de Deus. De Inzeias ou de outros focados realmente em arte e fica só em arte, fica só em arte educação, aquela coisinha. Então, você encontra todo mundo, né? Eu tive um congresso que eu participei na Europa. Tá bom, não foi Europa, foi Chipre. Pior ainda. <risos> uh, que de é perguntar, cara... foi Chipre? <risos> que eu dei de cara com um monte de gente. Né? E não... Ok, eu, a Lourdes e o Reinaldo ficamos conversando o tempo todo, mas os outros... Você fala... Ah, né? E aqui, pelo menos, a gente consegue trabalhar e fazer mais uma série de coisas. Uh, vamos lá. Eu já tenho o Verena, que acabou de chegar. Uh, o Patrício ainda não chegou. Fabiane e Janaína. Vamos começar a conversar um pouquinho. Daqui a pouco o Patrício deve chegar. E a gente trabalha melhor isso. Ok? Como vai acontecer? Eu vou soltar o vídeo para a gente assistir. São quatro apresentações, são quatro pessoas uh, uh, que fizeram as pesquisas e elas foram centralizadas na ideia de corpo expandido. Por que corpo expandido? É a questão de mídia, uh, quase um Harry Prost da vida, né falando das, dos três níveis e tudo mais, uh, mas é também a existência dentro dessa mídia, é a questão do que a gente faz com essa... Diana Domingues ia bater em mim, mas tudo bem. nesse espaço cíbrido, híbrido, híbrido, não híbrido, não <risos> corporeidade. Não é essa a ideia, mas é a participação ali dentro. E em todos eles a gente vai remeter, inclusive, a questão da arquitetura. então e aí entra num espaço que eu, meu doutorado, que é a especificidade do local. Um local existe, e ele só existe a partir do instante que você presta atenção nele. Não estou fazendo também apologia ao nosso amigo lugar e não lugar, mas eu digo quase shakespeareano ser ou não ser. Ser ali ou não ser ali. E isso foi mais ou menos um pouquinho dessa, desses quatro vídeos que a gente vai ver agora. Foi meio amarração deles. Vamos assistir e a gente volta a conversar. O Lucas e o André, uh, André vírgula, o Deac, vão conversar com a gente depois a respeito disso e cuidar de vocês. Ok? Uh, deixa eu colocar aqui, vamos compartilhar tela. Deixa eu pegar esse cara. <coughs> Diga se de passagem. Diga ah. lá. Você se lembra como é que eu compartilho como é que eu faço para colocar o meu computador sem áudio e deixar o áudio só do do coisa? Qual é a... o botãozinho mágico que acontece aqui? Não sei se eu entendi a pergunta, deixar você mudo e, e compartilhar o áudio, tem um botãozinho no share screen que é duas você caixinhas, checkbox embaixo, que você clica e é. ele já vai compartilhar. Se você ficar mudo... Ontem isso. eu tentei fazer isso, eu quase deu um o pau, mas tudo bem. Mas vamos é, lá. Se você, ficar, se você apertar o microfone de mudo, ele vai te mutar, mas o vídeo vai continuar com som. Isso. Tem certeza? Sim. Bom, qual é coisa vocês levantam a mão aí, porque eu vou... Aí ah, eu paro, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Eu, então, eu não pre preciso, ser. Você põe você no mudo agora. sou Fabiane Chafransky Carneiro, sou artista, arquiteta e mestranda no programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. O meu trabalho tem como título Instalações Contemporâneas Latino-Americanas, o caso do Parque Experimental é o Eco, como brecha para coabitações. Esse é um dos casos sobre os quais me debrucei na minha pesquisa sobre essas instalações, atreladas a instituições de arte que extrapolam o campo artístico e se misturam com o real, permitindo que a arte e os modos de ser da comunidade se apresentem simultaneamente. Para entendê-las, eu me apoio em alguns teóricos. A partir de Néstor Garcia Canclini, é possível compreender a arte contemporânea na condição globalizada e interdependente da atualidade, e em especial as práticas plurais que incluem produções artísticas, comportamentos, linguagens, objetos, vínculos em rede, instituições, espaços urbanos e meios de comunicação. Armando Silva também dá subsídios para a compreensão dessas manifestações. Dentre elas, as arquiteturas experimentais, que se instalam nos espaços por um curto período, implicam o social e propiciam uma coabitação que permite afetos e o se imaginar como coletivo. Essas práticas muitas vezes combinam o virtual e o físico, onde a partir do uso da tecnologia se organiza a saída física coletiva. Por fim, Jacques Rancière afirma que a arte pode intervir na partilha do sensível, isso é, no arranjo de quem pode fazer parte e ser ou não visível. E principalmente aponta para a produção não pautada na relação causa-efeito, que pode embaralhar as fronteiras e permitir o dissenso, definido por ele como uma disposição sensível, onde aparências não escondem a realidade e não há regime de narrativa único. Por meio dessas colocações é que se abordou o Parque Experimental El Eco, uma instalação concebida pelo Escritório Mexicano Predelesp, no contexto do Concurso Pabellon Eco 2016, organizado pelo Museu Experimental El Eco da Universidade Nacional Autônoma do México. Idealizada a partir de debates sobre a arquitetura dos espaços públicos da cidade, suas praças e sua constante programação oficial, propunha transformar o museu público em parque, a partir da instalação de uma série de itens do cotidiano e grama natural no pátio da instituição, e também de um site interativo, onde qualquer pessoa podia agendar sua atividade, contribuir para a programação e vincular seus registros. O parque funcionou como um convite ao uso diário do museu pela comunidade, que o tomou para suas diversas atividades por mais de um mês. Também movimentou pautas públicas nos meios de comunicação, Embaralhou as fronteiras entre papéis, territórios e discursos. Esse trabalho, portanto, busca compreender o caráter emancipatório dessa produção a partir dessas abordagens. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Janaína Antunes e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o fluxo criativo no ciberespaço. Começando com um fluxograma que nos mostra como o fluxo criativo se dá na cidade, ou seja, no espaço físico e no ciberespaço. Na cidade nós temos um ambiente de influência cultural, de fluxo comunicacional que nos traz um hibridismo cultural que é territorial, ou seja, nós somos influenciados pelo que está ao nosso redor, tanto territorialmente quanto temporalmente. Com a introdução do ciberespaço como um novo ambiente, nós temos novos meios de influência cultural, novos meios de interatividade e nós temos a localidade, ou seja, o local que não é nem local e nem global, é o sítio virtual, é o local onde nós estamos quando nós estamos, por exemplo, na visita virtual de um museu. Nós não estamos nem na cidade onde nosso corpo se encontra fisicamente e nem literalmente fisicamente neste museu. Com isso, nós temos o fluxo criativo no global E assim, como resultado, um além-hibridismo, uma evolução do hibridismo é onde as influências se encontram e se fazem, se dão, através de um fluxo criativo, comunicacional, cultural, que é atemporal, ar Falando de ambiente, nós temos a questão de exatamente essa, né? o ambiente físico em que o indivíduo se encontra sempre foi a sua grande fonte de influência cultural, e o fluxo criativo se dava temporalmente no espaço físico. Com a emergência do ciberespaço, tempo e espaço se perdem e uma nova cultura, que é mundializada, globalizada, de circulação instantânea surge. E o responsável por isso é o ciberespaço. A sociedade contemporânea expandiu as suas fronteiras criativas para além dos limites concretos né, das localidades geográficas. Ela se tornou globalizada e ampliada com o ciberespaço. Ele transcende o espaço geográfico e o tempo cronológico, estabelece uma expansão ao fluxo criativo e cultural em relação aos processos de interação nos quais os parâmetros concretos da experiência criativa eram impostos por esses limites geográficos e temporais. E... Aí nós temos a questão do local mencionada. O processo de localização significa repercussão ou desenvolvimento cultural. Permite a existência de processos criativos que passam a operar na transversalidade de uma realidade que substitui o local, mas sem desautorizá-lo, porque o transcende. Sem desqualificá-lo, ela substitui-o por códigos alternativos que são regidos por uma realidade reestruturada a da rede comunicacional global, universal, que sofre adaptações locais e transmuta-se na condição local. E nada mais é né, do que aquela de um planeta territorialmente dado, mas mundializado, portanto, apequenado pelas redes de comunicação. Assim, devido à disseminação universal da cibercultura, cada indivíduo sofre influência criativa de conteúdos do ciberespaço, e mesmo as pessoas que não têm acesso a este, elas sofrem essa influência de maneira indireta, pelo menos. Né? A influência global atemporal e a geográfica traz como consequência novas obras, novos bens culturais que estimularam a evolução é, de um conceito de hibridismo para um além-hibridismo e se tornarem classificáveis devido à interatividade típica da cibercultura. Nesse artigo, pretende-se... Observar a relação entre a extensão dos sentidos humanos a um alcance global, promovida pelos meios de comunicação digitais, principalmente pelas redes sociais e pela internet, e o desenvolvimento das relações entre diferentes grupos humanos devido ao cruzamento de culturas que esse processo promove. Para isso, pretende-se discutir o conceito de extensão dos sentidos pelo viés da teoria dos meios e a organização de uma cultura global, baseada nos estudos da comunicação intercultural. Ou seja, ao estender a percepção humana, os meios de comunicação estendem também o corpo humano, pois, para Marshall McLuhan, os meios são extensões do próprio sistema nervoso humano. Sendo assim, através do uso dos meios de comunicação, o ser humano tem seu corpo estendido pelo mundo. Dessa forma, cria-se um corpo estendido e, com os meios de comunicação digitais, a internet e as redes sociais, cria-se um corpo estendido e virtualizado, cuja o alcance é mundial. Levando em consideração essa ideia, pretende-se observar os efeitos do corpo estendido pelos meios em relação à constituição de uma cultura globalizada. A hipótese que deverá reger o desenvolvimento desse debate é que apenas a extensão do corpo, da percepção e mesmo do sistema nervoso humano não basta para constituir uma sociedade comum uma comunidade global que respeita a expressão de diferentes culturas. Para que possa se organizar uma sociedade com uma dimensão global que respeite de maneira ética e que se misture de maneira equilibrada através de trocas de informação e não de maneira impositiva e violenta, torna-se necessário o desenvolvimento de uma postura diferenciada, guiada não por uma visão multiculturalista, mas por uma ação intercultural. Esse artigo tem como propósito refletir sobre o paradoxal efeito dos meios de comunicação, pois eles são capazes de estender os sentidos humanos, mas não são capazes de desenvolver uma sociedade equilibrada, justa e ética, principalmente em relação ao encontro de culturas diferentes. O que se tem observado no momento contemporâneo, que será a partir de agora, concordando com Hartmut Rose e Gilles Lipovetsky, denominado como hipermodernidade, é que a extensão dos meios, ao invés de proporcionar a união de diferentes culturas, tem criado uma fragmentação e uma polarização ideológica na sociedade, outrora organizada a partir das relações influenciadas pelos meios de comunicação de massa, como afirma Norval Baitello. Concluindo, acredita-se Meu nome é Verena Kael. Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes. É a primeira vez que eu participo da Ciantec, com o texto Incorpore, Introspecções e Memórias de um Processo Criativo. Enfim, o que é esse texto? Ele foi desenvolvido devido ao trabalho de produção e criação artística, aqui do incorpora, como vocês podem ver aqui na foto, que foi selecionado para a sétima Bienal da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no qual foi exposto no Museu Nacional de Belas Artes. Enfim, aqui está o trabalho, ele é todo de gesso. Aqui um close da foto, no qual vocês podem reparar as peças de gesso foram moldes do meu próprio corpo. E através da de elaboração desse trabalho... Quando eu terminei, depois da exibição, eu comecei a desenvolver né, esse trabalho escrito acerca do trabalho, no qual eu relaciono com filósofos, filmes, trabalhos de outros artistas e exposições no qual eu visitei durante o processo de criação artística. Enfim, como podem ver, né, são ruínas das formas do, tiradas do meu próprio corpo, que nada mais são do que o meu autorretrato, em formato de instalação escultórica, e que é em 3D, a partir do momento que você vê a luz, né, na parte interna dessas peças, você consegue ver todo o formato interno do corpo. Você vê o rosto, a minha expressão, os pelos marcados no gesso, né? E esse trabalho, ele reflete muito com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Esse corpo engessado, esse corpo mobilizado, né? Que tenta se desprender, se libertar. E representa também carcaças, né? No qual vocês podem verificar por essas peças, né? Que são exemplos de um corpo que busca, né, por uma liberdade não só a minha, como também de muitas mulheres, né, na sociedade. E aqui são peças no qual eu realizei dentro do ateliê da Escola de Belas Artes, né, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma universidade pública. E aqui estão os detalhes, né, em separado de algumas peças, né, ao todo são 16, Peças no qual deu origem né, ao texto, incorpora introspecções e memórias de um processo criativo. E eu estou muito feliz por participar e apresentar esse texto pela primeira vez na Centec. Muito obrigada. Pronto. <risos> Perdão. A uh, mesa de vocês... Fiquem à vontade, conversem. Vocês têm uh, pano para manga aqui para uma série de coisas, uh, apesar de parecer muito diferentes, muito distintos, uh, dá para ver um certo alinhavo no que eu quis dizer, desde a materialidade com a imaterialidade que a gente coloca uh, dos passos todos de todos os uh, uh, todos os textos. Então, Deac, Lucas, convidem. Eu queria, na verdade, fazer um primeiro convite. Eu acho que, não sei se foi só para mim, mas para vocês, o Patrício eu acho que não finalizou. Não sei se tem um probleminha técnico aí. O Patrício está aí. É... Não, ele não chegou e realmente o texto dele termina ali, mas termina ali. Ah, eu então... demais o, o coisa para chegar na. Não, não interrompe ali. Bom. Não, é não, isso. Bom. Porque ele estava assim, e eu vou finalizar dizendo que. Aí cortou. Pois é. Talvez era agora, né? Ele ia finalizar agora, mas por algum motivo não pode estar aqui. A gente está tentando falar com ele, mas relaxa. Vamos lá, enquanto isso. Ah, você quer falar, Deac? Pode falar. Pode. Não, pode. por favor. Vai lá, meu querido. Não, eu pensando aqui, né tanto nos resumos quanto nos vídeos apresentados... Uh, por mais que um primeiro momento, né, como o PC disse, pode parecer ali um pouco distante, na verdade não, né? Na verdade, essas quatro comunicações, dentro dessa ideia de um corpo estendido, né, fa elas fazem muito sentido, e mais ainda, né? Uh, eu, eu não vou fazer nenhuma pergunta aqui direcionada, tá? É muito mais um, é, um começo de conversa mesmo. E, e a questão do corpo estendido, quando a Janaína coloca... É sobre o local, eu acho muito interessante O momento em que você, Janaína, fala né, Que na verdade é, transcende aí o local Então não seria só um corpo estendido Mas um corpo também que ele não só se estende Como ele também transcende E a Verena, eu achei um trabalho muito potente E o Pouco Patrício fala isso também Quando ele vai falar né, de uma hipermodernidade uma fragmentação também você traz essa fragmentação, você de fato coloca essa fragmentação aí, né? tá, tá material ali, né? então se em um momento o corpo ele transcende, mas você coloca também esse corpo engessado, que de alguma forma estão realizando ali extensões. Né? No caso da Janaína da é algo que vai ali tentar transcender um pouco o território, no seu caso meio que derrama ali sobre esse território, fragmenta sobre o, o território. É, percepções pessoais. Assim. E a Fabiane, né? Fabiane pega muito o Cancline. Eu acho que o Cancline é um bom exemplo, não só para falar do trabalho da Fabiane, mas para trazer aqui um pouco né, toda essa questão bem, bem contemporânea, bem de uma sociedade sem relato. É, ou, como ele diz, de uma, de uma arte pós-autônoma, né? de uma arte que olha ali para fora, uma, uma, uma arte que está ali na iminência. E a Fabiane coloca, muito interessante, eu acho muito interessante como você coloca, Fabiane, no seu resumo, uma questão de consciência coletiva da realidade. Então, esse projeto aí, é, que você traz, né? a, a gente percebe aí a arte como esse lugar de uma iminência de uma consciência coletiva da realidade. Então, acho que seria muito legal você também trazer né, essa, essa questão aí nos diálogos. É, enfim, só, só disparando aí algumas questões. Acho que também vou, vou disparar umas sinapses aí também, Lucas. Então, é. fazer umas... É, de novo, seguindo o seu formato aí, que eu adorei. Não é uma pergunta, é só um... <risos> um apanhado uma apanhada de pensamentos aí também, a partir do que vocês trazem. E, e aí, como disse o PC, né, eu acho que aí a gente abre depois um bate-papo, vamos arrastar as cadeiras em rodinha aqui, né, podia abrir uma cerveja, né, é, mas aí, por que não, né, é, mas o que um, eu fiquei pensando, né, eu venho já entregando um pouco a idade, né, eu sou lá quando a internet era mato, né, eu tava lá no, no início de tudo e, e eu Fiz parte daquela geração que a gente talvez hoje chame de ciberutópicos, né? que achava que as coisas iam dar certo, iam democratizar os meios de comunicação e de produção, e então o que é que podia dar errado? É... E aí, passado aí, né? algumas décadas, a gente vê que esse corpo expandido, né? e a gente tinha lá a dona Harway falando do Manifesto Ciborgue, é... E, e o Pierre Lévy, né, vocês trazem, dialogam com todos esses autores, né, de várias formas. Uh, hoje, quando eu vejo né, fluxos e, e corpos, me parece que hoje já está bem mais claro que a gente tem fronteiras digitais, às vezes, mais complexas e difíceis de ultrapassar que as próprias fronteiras físicas, né. Então, quando a gente fala de fluxos também digitais, não é que eles são tão fluidos, né. É, esses fluxos são interrompidos por algoritmos segregacionistas, racistas, machistas, é, de várias formas, né? E aí um pouco é o pensamento, né, que dialoga um pouco com o Patrício lá também, né? Ele fala assim, essa fragmentação, né? Fiquei curioso disso, né, esse impacto hoje é, desse universo digital fragmentado também, difícil de ser acessado e fluído. Como é que ele, é né, no trabalho de vocês aí, como como isso impacta cada um dos olhares, né? É, esses, essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, né? Mas isso eu fiquei curioso e olhando um pouco, notando, eu acho que sim, também similaridades desse caminho, né? Tanto de espaço quanto de corpo. Acho que hoje, hoje eu tenho um olhar que já não é tão utópico quanto era 25, 30 anos atrás. É mas tinha alguém com a mão levantada, a Alexandra ali, olha. Alê? Calma, devagar. Devagar. devagar. Que aprendi agora como é que muda o tom da minha pele, a Ayla já me passou aqui, certo? E, assim, é, eu vi as apresentações, e exceto a primeira apresentação, a segunda, as demais me chamaram muito a atenção, principalmente a que vai falar sobre é, cyberespaço local-local. E por quê? Eu não... Qual é a pergunta? O que as pesquisas... Quais são, quais são as perguntas que motivam essas pesquisas? Porque dá uma impressão de que o texto está pronto, né? de que a reflexão é, já partiu de um princípio, já tem uma certeza. É isso que me dá a impressão, vem das quatro, quatro apresentações. Talvez a da primeira não tanto, porque ela tem um objeto, que é, o, é a questão do parque e tudo, mas é, nas outras eu senti é, falta... De entender mesmo nas apresentações, e aí essa minha pergunta para os autores: de quais são as motivações e quais são as suas principais perguntas, porque, por exemplo, o André estava é, voltando à questão desse acervo, né, do que é digital, de o que o Pierre Levy ou alguns teóricos tratavam sobre o que é o digital, o que é esse corpo expandido e como nos comportaríamos é, com, a, com a disseminação da internet, dos modos virtuais, algoritmos e tal. Mas é o básico das pesquisas, porque não existe pesquisa sem pergunta. E aí é, eu gostaria que os... A, os apresentadores me dissessem, e dissessem também, pra, acho que para muitos, é, quais são as, per, as perguntas que motivam e que dizem e que te levam para essa questão do corpo expandido. É só essa relação do virtual com, com o corpo físico, né? com essa última fronteira do modernismo? O que é? Quais são as, as motivações? Quais são as perguntas? Quais são as questões que vocês querem resolver no mundo com relação a isso? É, no fundo, é, é, essas são as perguntas. É a pergunta básica e a pergunta de todo pesquisador. A gente sai daí da terra primeiro, para depois voar. É, é isso, eu queria escutar de vocês quais são as perguntas. Deu para entender muito bem a da, da, da primeira, eu entendi, mas se ela quiser retomar, é, eu vou ficar agradecida. Deu, eu entendi também da, da pesquisadora que fala sobre o trabalho artístico que ela desenvolve né, na Belas Artes, mas o, do me, os, os dois do meio, <risos> eu, eu senti que a reflexão estava pronta e acabada, e total certeza, entendeu? Já não. Então, não tem pesquisa, não, não entendi qual que era. Por que, que você tem todo esse trabalho, todo se você já parte do, de um princípio de certeza. É isso, desculpa a intervenção, André, desculpa a intervenção, Lucas, mas... É, eu estou botando fogo aí no, no Congresso. Obrigada, beijo para todos. A Lena nem botar fogo isso aí, Fia. Isso aí é voltar para a metodologia. Uh, uma coisa que eu acho que, antes de responder, por favor, eu vou abrir para vocês, uh, que eu acho importante a gente lembrar, uh, a alteração de texto, a, a questão de texto ainda não foi colocada. Né? A gente está trabalhando com os relatos que foram colocados aqui, uh, e eu acho muito legal essa provocação da Lê Sim, porque, para mim, é uh, uh, incômodo demais... A questão do global de novo. né? A gente volta na questão do global. Ela coloca de uma outra maneira, coisa que. De me estragou por completo, né falando da. Oi? O que, é que é internet, velho? Não, não tinha internet na minha época. Oi? Uh... <risos> e a gente já mexia com essa ideia toda. Né? Por isso que eu falei: adianta ver vai bater em mim se eu falar do símbolos, de corpos e tudo mais, mas é. Isso, para mim, já não, não, não existe mais como referência de local e glocal. Né? A ideia de realmente um corpo expandido, para mim, é... Cara, eu tô em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, eu tô aqui. Essas influências que a gente falava, e, meu, Castells falava disso aí também lá atrás, e gritava e batia no peito. Uh... É, será que isso aí já tá certo? E eu gosto do texto da Jana justamente por isso. Ela retoma essa situação. A mesma coisa acontece com o Patrício, que não chegou ainda, cão, uh, onde ele vai falar sobre... A, a... Foi uma briga que a gente teve na faculdade, mas tudo bem. Uh, eu estava fazendo o, o doutorado e ele também, e a gente falava sobre o pós-moderno. E para poder resolver a minha questão no meu doutorado, na minha tese, eu falei, estou abolindo a noção de pós-moderno e estou indo para o contemporâneo. Então, quando falar de pós-moderno aqui, são os autores que falam, não sou eu. Isso para mim ficou muito forte, porque pós-moderno para mim continua sendo um pedaço da modernidade, ou do moderno, ou do modernismo, na verdade. Né? É só mais um dos modernismos. E a hora que ele vem e cita e fala sobre o hipermoderno, de novo a gente lança questões que já não fazem mais. Pois que eu queria ir aqui, a gente ia brigar de novo. Por quê? Por que retomar nessa situação? Né? Quando meu passado muito estranho fazia análise de sistemas, a gente falava de rede, a gente falava de rede mainframe. E, meu, reempaque era a coisa que eu mexia, ligava e desligava o tempo todo e, e de repente, vira no um celular. O celular tá funcionando, o reempaque completo e como é que a gente lida com esse moderno, hipermoderno, pós-moderno, com líquido, com não líquido, com híbrido, não híbrido, cíbrido, não cíbrido e tudo mais. E será que a gente tem que responder isso de novo? Mas eu gostei da provocação. Falei. E aí PC é outra coisa também, né? São conceitos do início dos anos 2000. A gente está em 2021, gente. Não teve nenhuma evolução? Teve. Ou não teve nenhuma discussão? Ou não teve nenhuma provocação? Né? Aí é que eles responder. Né? Jana, vamos lá, você vai ser a única representante por enquanto, depois Verena e Fabiane, por favor, falem, pronunciem-se também. Né? Contem. Joga batata quente para mim, já falei demais ontem, já deprimi todo mundo ontem. Verena, se você quiser começar, por favor, se abriu. fica à vontade, por favor. Bom, enfim, a é, Incorpora foi um trabalho de conclusão de curso e eu estava ali no questionamento, né? Como a Alessandra falou, né? Hoje, a é questão do corpo, né? Eu li muito, mais uma vez, inclusive, o Homo Sapiens, né, do escritor israelense Harari. Eu abordo no texto questões de biologia, DNA, e o que a gente tem percebido muito mais, né? Com todo esse desenvolvimento científico tecnológico, né? é um upgrade de um corpo, né? um corpo que para a gente parece profundamente obsoleto. Né? São próteses, desde a parte estética, como agora também os chips cerebrais né? que estão sendo utilizados para melhorar a sua performance, principalmente a sua bioquímica, né? no caso de depressão, por exemplo. E no meu texto eu abordo um outro tipo de upgrade, né? um upgrade emocional, psíquico, né? Porque o corpo é uma matéria que se vai, ela não permanece, ela envelhece, né? E eu questiono muito essa parte interior, por isso que tem a parte do gesso, né? O meu corpo, ele só aparece nítido, partes dele, porque eu não completei no gesso, não há essa completude no gesso, na sua parte interior, você vê as formas, você vê que ali é um ser humano, é um corpo de um humano ali, mas o que saiu dali, o que deixou para trás, né? E como é, remonta também a questão biológica, eu comparo muito essas trocas de cascas, né? Como as, a lagosta, por exemplo, que eu cito no meu texto, a lagosta, que é um animal marinho que consegue facilmente, sem predadores, viver mais de 100 anos e se mantendo plenamente jovem, porque o DNA dele permite que as. Então você vê uma lagosta de 50, 60 anos ou 100 ela o DNA dela a estrutura física dela é de uma adolescente as lagostas não envelhecem nós seres humanos não temos isso né nós envelhecemos mas temos a constante ideia de permanecermos sempre jovens né por isso tanta prótese permanecer jovem corpo atlético e meu trabalho ele questiona isso porque isso se vai em algum momento da sua vida né algum percalço, algo, um desafio, que você, de uma certa forma, tem que fazer o seu upgrade. Normalmente, esse upgrade, ele vem muito da parte interna, né? E hoje a sociedade se preocupa muito mais com o externo, né? Fotos no Facebook, Instagram, aparências, você hoje pode mudar sua foto facilmente, né? Hoje as câmeras de celular têm inteligência artificial, você pode afinar seu rosto, seu nariz, ou aumentar sua boca. Então, está tudo muito na matéria, matéria, matéria, mas ninguém se toca no upgrade psíquico, num upgrade emocional, com tanta tecnologia e, ao mesmo tempo, uma sociedade ainda tão doente. Né? A pandemia é, assim, o mínimo que de, de, de doença mesmo física, né? porque antes já muita gente sofre de depressão e outros tipos de problema, e a tendência das futuras doenças do homem do século XXI ser praticamente quase todas emocionais, é claro que tem as outras que são mais físicas, mas tudo começa primeiro para o seu emocional, para depois partir para o seu corpo físico, né? Começa assim. Então, mostra aquele corpo fragmentado, como se fosse realmente ruínas, é um passado, mas também é um presente, porque todos nós temos algum momento na nossa vida de desafio e que superamos. Né? de certa forma, todos nós estamos tentando superar agora esse momento de autocontrole e de um corpo, né? todos nós agora temos que ficar em casa, você não pode sair, é... aí também tem a questão da vacinação, quem não vacinar não viaja, quem não vacinar não, faz, não compra comida, né? quem não se vacinar não faz praticamente quase nada, né? se torna um ser quase que marginalizado na sociedade, né? você perde o um emprego se você não tomar a vacina, então, esse corpo, por incrível que pareça, com tanta tecnologia ao redor, ele está sem liberdade, ainda mais agora, e profundamente engessado. Né? Então, esse gesso que você pode lidar de várias formas, pode ser unicamente a matéria, o gesso, né? que é o cálcio ali, com água, nada mais, e esse gesso pode ser a política, um sistema de governo, um sistema até mesmo médico, né, que no meu texto abordo né, as doenças psíquicas, né, cada momento o ser humano tinha uma doença específica, né, a esteria, no caso das mulheres, né, que fez Freud desenvolver a psicanálise. E naquele momento as mulheres ficavam assim, não se sabia se explicar porquê, ou ficavam cegas ou paralíticas. E não era só uma, duas, eram muitas, e os médicos não conseguiam entender por que, que as mulheres ficavam cegas ou paralíticas. Então, cada momento, digamos, a sua doença e sempre pelo corpo, né? E o que eu proponho seria, veja um upgrade no seu DNA através do Gene Drive, né? Que eles estão desenvolvendo, você modificar o seu DNA para consertar o que algo está errado em você. Eu opto, digamos, por um autoconhecimento e um upgrade emocional e psíquico. Depois você pode fazer as plásticas, os silicones, mas é de você ter certeza o porquê de você estar fazendo aquilo, é para fazer por você, e não para se enquadrar no sistema e fazer pelo outro, para estar bela diante do outro, para estar bonita no Facebook, no Instagram, e por dentro é aquilo ali, aquela ruína no chão, em pedaços, e aquela imagem interna ali que mostra que vai para o público, né, através do reflexo da luz em 3D, você vê, nossa, é lindo esse corpo aqui, ele está, assim, íntegro e perfeito. Então, é isso que eu quis realizar nesse trabalho. Uh, eu desenvolvi o texto, né? Incorpora introspecções e memórias um processo criativo. É, e eu fiquei muito contente com o resultado. O texto veio depois, o trabalho veio primeiro, e depois veio o texto. E é isso. Eu é Só uma curiosidade que eu que eu tive no, no seu texto e na sua fala, no vídeo mesmo, você coloca que fez ali uma interlocução com artistas, cineastas, teóricos. Isso, exatamente. Né? E puxando um pouco ali o gancho da Alê, quando ela fala da pergunta, né? eu, trazendo uma questão talvez um pouco metodológica, mas eu fiquei curioso em saber quem são esses artistas, esses cineastas, esses teóricos aí do, do texto. Bom, eu, os artistas em geral, assim, eu cito muito. Quer dizer, eu não aprofundo nelas, né? Eu cito alguns homens, como, por exemplo, o Bispo do Rosário, né? que tinha a questão psiquiátrica dele, Camille Claudel, que foi dado como esclusofofonista, algumas artistas mulheres, é louca, né, passaram por hospitais psiquiátricos, né que era aquele momento daquela época e que era julgada, né até é, como médico, né, médicos homens né, que naquela época medicina a mulher não entrava em universidade de medicina naquela época ah, filmes, eu cito todos eles que lidam com o corpo no qual sofre metamorfoses como Mosca de David Cronenberg ah, um filme que eu vi muito quando era criança, que era o Homem-Cobra. Era um filme no final da década de 70, ah, que foi muito famoso na época. Eu cito o Nosferatu de Mournô. Eu, é, eu cito também exposições que eu vi no Rio de Janeiro, que eu vi um tempo atrás no Museu do Rio, e que agora não estão me vendo a memória. E eu cito também muito a parte história e biologia do ser humano, né? O Harari e experiências científicas né, que fazem com, por exemplo, estudo de tubarões, né? Eles estão tentando desenvolver, não melhores tubarões, mas porque o tubarão, ele tem... Ele consegue, embaixo do mar, nas profundezas do mar, ele consegue detectar a quilômetros de distância um movimento, uma presa, por exemplo, né? Então, a marinha norte-americana está fazendo estudos científicos com tubarões e tentando desenvolver uma espécie, digamos assim, de satélite, e... mas começa sempre muito com questões de guerra, né? tudo que a gente usa hoje, até mesmo o computador, e-mail, isso tudo era arma militar, né? e-mail existe, existe nos Estados Unidos desde a década de 70. Nos anos 90, que liberaram para nós normais, digamos assim, civis normais, né? E eu cito muito assim, que nós somos o passado da NASA, né? NASA é o futuro. O que não interessa mais para eles, eles liberam para a sociedade. Isso aí pode ir para o povão. Isso aí eles já podem mexer, isso não interessa mais para a gente. Então, por isso que a gente tem laptop, micro-ondas, saco térmico, né? Tudo isso. Comidas enlatadas também surgiu, né? Ali para poder enviar o alimento para os soldados na Primeira Guerra Mundial, porque precisa alimentar soldados na guerra e você manda para distâncias, né? eles não estão dentro da casa. Então, como é que você vai mandar comida? Aí surgem os produtos enlatados para poder alimentar os soldados durante a guerra. Então, você vê que tudo, tudo sim, o que a gente possui hoje, que é esse co, que é esse sistema que ao mesmo tempo ingesta, que eles dizem, estou trazendo a liberdade para você, tomem a vacina, que essa é a liberdade... Então é um engessamento realmente que a gente só que as pessoas não se percebem, né? Hoje ela vem disfarçada com o nome Liberdade, né? Seja jovem, seja belo, é... mas o upgrade mesmo, que é esse interno que eu comento, pouca gente segue esse caminho, né? Não é fácil também. Uh, Luides, por favor. Eu respondi sua pergunta? Olá, ah, sim, Lucas. era uma curiosidade é, mesmo. É, eu, eu gostei imenso do seu texto. É, faz, agora, nesta segunda fala, respondeu um bocadinho mais àquilo que eu queria. É, falou de uma personagem que, pelo menos, é conhecida, se põe todos, Camille Claudel, é uma mulher do século XIX, é uma mulher que é vítima, no fundo, da sua paixão por um grande escultor que é o Rodin, é, é limitadíssima pela sua família, porque é a sua família, uh, e ela é, minha, ela é a irmã de um homem que é um poeta extraordinário, chamado Paulo Claudel. mas é a sua família e o próprio irmão que a metem num asilo onde ela vai passar o resto da vida impedida de exercer a sua arte. Agora, o seu corpo fragmentado, eu acho que isto é o caminho em que estamos todos, são corpos fragmentados. Quando, quando fala desta questão, que eu acho importantíssima da vacina, eu confesso que eu não posso aceitar que, de um ponto de vista democrático, pronto, eu não sou médica, não é? E, evidentemente, que não estou aqui a defender que as pessoas, todas, e, e então, pronto, o meu país é muito mais pequeno e temos, neste momento, 85%, praticamente, pessoas vacinadas. Mas eu posso perfeitamente aceitar que uma pessoa não se queira vacinar, mas o que é isto? Quem é que manda em nós? O governo? A televisão? Os mídias? Onde é que vamos? Onde é que está a liberdade? Onde é que está a democracia? Porque uma coisa é aquela mentalidade do século XIX. Pronto, esta é doida, vamos metê-la num asilo. E nós? Onde é que nós estamos todos? Parece tudo um asilo, eu não sei se essas coisas se passam no Brasil, aqui passam-se. Eu, por exemplo, outro dia, estava sentada num comboio, numa carruagem vazia, e eu estava a ler, e, e nem vi, de repente entra uma mulher dentro do comboio, faz gritos, a mandar-me pôr a máscara, está doida, não sei o quê. Mas onde é que nós chegamos? Agora as frustrações das pessoas, a vontade que têm de mandar nos outros também saiu toda cá para fora com a pandemia e isto feliz me porque isto também não é democrático é uma, é uma, é uma visão das coisas claro eu, eu estou a dizer isto e estou vacinada e não estou nada arrependida mas isto pode levar a um extremo muito perigoso não sei se não está a levar já não é isso é, eu concordo com, é realmente, ah, é sempre assim o domínio, né? tantas religiões também, né? Por exemplo, comparando esse momento, por exemplo, óbvio que é muito diferente, por exemplo, quando é a Idade Média, né? É sempre um controle do corpo, o corpo nunca pode ser livre, né? Você tem que estar no padrão, você não pode ser diferente. A, a, a Idade Média é um período em que não há ciência e há uma religiosidade enorme, é que domina. As pessoas não têm nada a que se agarrar, agarram-se a de Deus. E nós, a que é que nos agarramos? Eu não sei se a Ayla queria falar alguma coisa porque ela levantou e depois abaixou a mão. É, eu vou ficar com a minha mão abaixada porque tem muitas questões para todos os pesquisadores. Ah, então eu vou guardar para o final, para quando todo mundo puder falar. Ótimo. Então, eu acho que a gente já pode voltar para Janaína, então. Sempre jogando batata quente para mim, né? Poxa, tudo bem, tudo bem, né, gente? Mas isso que é gostoso, né, da gente estar tá aqui, é muito... É muito... É, é, é triste como, como não sei se foi foi Lucas, né, Lucas, que você me, que você falou assim que a gente não está juntando as nossas cadeirinhas na rodinha com uma cerveja, né? Ai, foi gente, de foi de Deac, Perdões, perdões, meninos né mas não e, e, e eu lembro que um dos melhores foi um dos melhores momentos foi a gente em Campo Grande juntando as cadeirinhas com sorvete né porque estava lá nos 45 graus Celsius né então a melhor parte foi foi, foi assim estava assim bebendo Nossa gente eu não sei foram acho que cada um de nós tomou 10 sorvetes diferentes né e foi o melhor momento que a gente, de, de discussões né assim nós estávamos com, com uma raia assim de açúcar né, que saíram tantas coisas, assim, tantas discussões, né, então por isso que eu gosto muito, né, assim, o Cientec, assim, que as pessoas, assim, que a, que a presidenta da outra associação não ouça, mas o Cientec é meu congresso preferido, então, que eu não me ouça e que os meus associados não me ouçam, mas é uma coisa, né, gente, porque é uma coisa mais... É, Habermasiana, né, nós estamos num congresso mais Habermasiano, que a gente pode ouvir a todos de uma maneira muito mais contributiva, colocando questões muito mais teleológicas, né, é, sempre contribuindo e não com aquele, com, com aquela ah, crítica é, é, metodológica não contributiva, não teleológica, né, que que a gente usa para acabar com o espírito daqueles que de cada novo pesquisador, né, que chega e, e a gente teria que estar lá incentivando e no, lutando com unhas e dentes para a gente fazer, né, na situação que nós estamos hoje de ataque a toda a academia, a toda a ciência, a gente precisa pegar e incentivar e dar as mãos e... É, é, é, e contribuir, né, e não atacar, né, cada um dos, dos, é, é, de cada novo pesquisador que se aventura, né, e dá as caras, né, qual é a expressão que você usa, PC, que você fala, é, você fala sempre, eu gosto tanto, que é o das caras, né, que é o se, que o... você usa uma expressão o tempo todo, não sei nem se você já reparou, ah, eu cara, muito. É aquela etapa, né? Eu acho que é exatamente assim, né? Então, a gente tem que pegar, dar um beijo nessas pessoas, assim, colocando o pezinho na, na, na, na, na... Tirando o pezinho da areia e colocando no mar, né? Assim, tem que dar um beijo, abraçar e falar, vem comigo, vamos nessa, vamos junto, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos dar um jeito, né? Então, isso é muito legal, né? Porque a gente vai naqueles... A gente vai naqueles outros congressos que falam, não, a sua pesquisa não está acabada, a sua questão não está respondida, então você não pode estar aqui. E o contrário também, né? Assim, cadê a sua questão, né? Ela já está respondida, então você não pode estar aqui. Né? Então, quando ao invés da gente abraçar e acolher... Né? e toda a ideia, a ideia todo o congresso deveria ser todo bom, não sei se eu deveria falar deveria, mas talvez a gente, infelizmente, está dentro de um formato acadêmico que a gente também precisa aprender, né? a gente não pode se deixar virar quadradinho, se recortar em formato quadradinho, mas a gente também não sei o quanto a gente tem, deve né? se adaptar à situação, né? ao status quo, né? mas... É... É muito interessante que aqui a gente pode é, estar acima desses preconceitos acadêmicos, né? E realmente contribuir em qualquer fase, em qualquer coisa, né? Então, isso foi uma questão que eu achei fantástica, eu achei muito legal quando eu peguei o tema, né? Falei assim, falei que interessante retomar a questão da aldeia global, né? Falei assim, como as coisas... É, é, tem muitas coisas que a gente pega e fala, pelo amor de Deus, como isso tá ultrapassado, mas a gente tem tanta coisa, né? A gente também tem que passar, eu, inclusive, preciso fazer um meia culpa, porque eu tenho, eu começo a ouvir coisas de, talvez seja a questão de ser de cibercultura, né? A gente é, é, fala assim, se tem mais do que cinco anos é ultrapassado, né? Tá vencido, né? Você fala, não, imagina, fala assim tem um monte de teoria... Né? A gente tem um monte de cara para citar de 100 anos atrás. Inclusive, nós estávamos falando. Gente, perdões, tá? Eu, eu, eu, perdões pelo meu spam de atenção, que eu não vou lembrar exatamente quem falou o quê, tá? Mas é, é, eu fiquei pensando é, em Asensberger, né? Eu falei assim: olha só, né? a gente está 80 anos depois, eu fiquei pensando na história da contrapropriação, né? Da, da da apropriação contracultural, nossa, contra-apropriação foi ótimo, da apropriação contracultural dos meios de comunicação, né, exatamente, e naquela época, né, o Eisenberg, pensando, A Eisenberg tá vivo, né, gente, até onde eu saiba, ele ainda não morreu, tadinho, deve estar tá com 90, 100 anos, mas tá aí, né, deve estar tá se deliciando com tudo que tá acontecendo, mas aquela coisa, né, ele que foi o grande cara naquele pós-guerra, né, é... é, é falando de, do povo pegar, né, a se apropriar dos meios de comunicação como forma de poder, né, é, e ele tava falando o quê? De fazer rádiozinho pirata em casa, né, fala, faça sua rádio pirata, né, então imagina assim, né, eu vi algumas, algumas palestras dele de 5, 10 anos atrás dele comentando, né, de, é, é, dessa apropriação que acontece hoje, né, mas aí, aí retomando o que, perdões, não me lembro quem falou, né, exatamente, ela assim, poxa, né, então era para gente se apropriar dos meios de comunicação e se libertar e ter o poder e dar voz a todos, usando a nossa questão do dar voz de ontem, né, e aí a gente chega nessa questão, né, se todos têm voz, quem nos escuta, né, então aí vira essa briga pela visibilidade midiática, né é, e aí é uma nova guerra, é né? uma nova guerra, e de novo a gente sai do contributivo e vai de novo pela briga por espaço. É, é muito complicado, né, gente? É muito complicado. Então, é, é, bom, perdão, gente, estou aqui. É um pouquinho me estendendo, eu posso até voltar aos outros pontos conforme for a discussão, para eu não ficar aqui né, tomando a palavra há muito tempo, mas eu acho que o principal é isso, né, gente, assim, é, como eu falei, quando, quando eu vi a retomada do Aldeia Global, eu falei assim, é, um, é uma coisa que está sendo ressignificada, né? que sim, retoma um... um... É, voltou a ser pertinente, então, se faz necessário a gente voltar a discutir, não tem como a gente virar e falar que McLuhan está desatualizado hoje. Assim, é, então, sim, ah, não é uma teoria que tem menos de cinco anos? Não, mas é mais atual do que nunca. Ela foi ressignificada, então, achei muito legal quando eu vi por causa disso, porque é uma pertinência à história cíclica, né, gente? Então, sim, a gente retoma algumas coisas que é, é, passam a ser pertinentes de novo, ganham novos significados, né? E a gente... É, é, se sente? Obrigada, viu, Pesce, valeu. Estou oh, oh, dando uma olhada aqui nas mensagens, né? Assim, oh, envelheci uns 20 aninhos, mas desconsidera, gente, desconsidera. Né? Então, <risos> o... o a gente está numa era de prestar atenção em termos, teorias, e fazer isso, e falar assim, não, peraí, eu vou usar essa palavra, eu vou ressignificar, eu vou me reapropriar dessa palavra. Né? Então, desde palavras de, é, de pre, consideradas preconceituosas, né? a gente tem a questão as, as, em qualquer sentido, né, contra qualquer minoria que estão sendo reapropriadas, né, estão sendo ressignificadas, né, é... Quanto a questões, como por exemplo, né? Pra, eu vou só puxar uma sardinha rápida para finalizar minha fala e depois eu vou respondendo o resto ao longo da discussão, né, gente, para não, não ficar aqui 20 mil anos. A gente, por exemplo, teve uma briga muito grande dentro do campo da cibercultura por causa do termo virtual, porque nos últimos 10, 20 anos é, houve uma briga contra o virtual e para parar de usar esse termo, porque as pessoas entendiam que virtual não era real. Né? Então, dentro do campo da cibercultura, as pessoas sempre evitaram usar esse termo, né? e aí com a pandemia, a gente se reapropriou da questão do virtual, né? é... e muitos teóricos mais antigos, de grande renome, ficaram xingando e reclamando, e falou assim, o que vocês estão chamando de evento virtual, e não sei o que, vocês estão dando força para o virtual de novo, que a gente passou décadas lutando com contra, vocês estão loucos, não sei o quê, né, e não, e não, assim, o virtual não é mais alguma, a mesma coisa, agora já é óbvio, todo mundo sabe que não tem nada, que o virtual é real, sim, então essa discussão já é ultrapassada, não o termo, né, então por isso que ele retoma é ressignificado e é reapropriado. Isso aqui é só um exemplo dos 500. Depois ainda tem muita coisa para falar de corpo, de toda a parte expandida, mas, pelo amor de Deus, não quero botar ninguém para dormir aqui com Nana Neném de tanto falar. PC, por favor. Lucas, Isaac, tudo bem? Fazer a pergunta ou comentar? Uh, uma coisa que, que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, e isso vale muito, agora puxando para as, para as artes, uh, é justamente a questão de o conhecimento não envelhece. Né? Ele não perde uh, uh, seu prazo, ele não tem data de validade. Ele é transformado. Eu não gosto nem do termo evolução, porque não é evolução. Ele é transformado. E nessa de ser transformado, a gente tem que sempre levar em consideração, e aí eu acho que a Alexandra vai falar exatamente isso, Uh, essa retomada, ela tem sentido? Né? Falar da, da, da aldeia global hoje, uh, legal, ok, por quê? Né? Eu, até, começo do ano, até o final do ano passado, eu tinha uma disciplina que era chamada arte, uh, Brand Entertainment, onde eu falava justamente sobre o entretenimento, mas com a pegada de entretenimento. Eu falava sobre o entretenimento em si, eu não falava sobre brand, uh, falava algumas vezes, mas nada de marca, mas era muito mais focado realmente em qual é a filosofia desse entretenimento? Quando é que a arte passa a ser entretenimento? Quando é que o entretenimento é só entretenimento? Uh, e como é que nasce o entretenimento? né? Uh, e uma das coisas que eu pegava pesado, primeira aula, era realmente pedir para eles falarem para mim o que que é virtual e o que que é o, o real. Né? E vinha, sempre vem à tona. Não é que eles não saibam a realidade, é um short answer. Né? Eles têm aquela coisinha de respostas curtas, rápidas, que vão... é isso. É real e é o intocável, é o... Ah, é digital. Não, velho, não. Não, não. E aí, sim. Infelizmente, pegar o Pierre Levy e falar, vamos falar da árvore, porque uma semente é uma árvore virtual. Ela tem possibilidade de começar a partir dali, né? Então eu falava muito a questão do evento que vai nascer a partir dessa eventualidade, dessa possibilidade. Ele nasce virtual. Um planejamento ele é virtual. A partir disso que eu dava essa ressignificação para eles. Sumia por completo a ideia do digital. E, em compensação, a gente falava muito mais a respeito da aldeia global. Mas da aldeia global maclurriana. Eu não falava de maclurriana para eles, eles, teoricamente, já tinham que ter tido isso. Uh, e eu falava justamente dessa uh, existência. Né? Não é porque ele é virtual que ele deixa de existir. Isso, eu sinto falta desses questionamentos... A coisa do, do local e do global, uh, ok, uh, temos várias pessoas aí falando e refalando uma série de coisas, mas, de novo, em que sentido? Por que a gente está colocando isso de novo à tona? A hora que a, a Verena coloca a questão do corpo que se desfaz e ela, ela, ela brinca... Desculpa o termo brinca, mas brinca com o gesso, expande tudo ali pelo gesso e quebra tudo isso. Uh, ou não quebra, simplesmente existe naquela parte apenas, né? É uma poética enorme. E como é que a gente fala de poética sem falar desse virtual? Como é que a gente fala da sensibilidade que é alguma coisa que está só no olhar? E aí talvez eu jogue até um pouquinho para a Fabiana, hora é que fala... Cara, uma performance, uma dança, depende principalmente do que você tá falando, do que você tá fazendo, do seu discurso corporal ali e de quem está assistindo. Porque, de repente, um, um, uma performance vai ser simplesmente um besta ali se jogando, ainda fala que isso é arte. Essa falta de compreensão é questionável. Né? E será que hoje tanta coisa assim é realmente sabida? Será que as pessoas entendem o que é a aldeia global realmente, ainda hoje? Os meus alunos de comunicação eu tenho certeza que ouviram falar. Nem todos eles respondem isso. Uh, nós vivemos hoje numa situação que... Eu não vou te perdoar isso, tá? Não vou te perdoar, você nasceu, já tinha, já tinha modem em casa. <risos> Mas eles não viveram isso. A molecada hoje, e eu ouso dizer, e aí talvez a, a quem estiver orientando muita gente nas faculdades e, e graduações e pós-graduações principalmente, vai ver que é um repertório meio vazio ou esvaziado. Né? Eu sou completamente a favor dos autores antigos e principalmente dos novos. Mas beba das mesmas fontes dos novos. O cara para escrever aquele livro, ele foi lá no quem quer que seja para falar. Mas por que ele foi buscar uma pergunta? Eu tenho uma um orgulho enorme a hora que eu aprendi a fazer uma uma arguição para uma para um doutoramento porque na minha banca teve isso né a minha banca escreveu um texto para poder explicar o que ela tinha lido do meu material e ela trouxe um texto maravilhoso <risos> a minha orientadora queria publicar o texto dela e cara você só aprende fazendo e refazendo as questões. Mas quais são as questões? Né? Isso a gente tem que levar sempre em consideração. Metodologicamente, principalmente, será que essa molecada de hoje sabe uh, o que é essa metodologia? Na hora que a gente fala do Ciantex... E... A Bermi... A -ber Ok, segui. A a gente esbarra em outras situações, do tipo, quem? Que que é isso? Falam, Cara, você não conhece? Você nunca não, não? O que você está falando? Na hora que você. Vamos pegar a molecada de hoje? Quem é o Tom John? Quem é o Beatles? Beatles? Ah, aquele carro? Não, mano. Oi. Né? Esse repertório ele tem que ser acadêmico também. Né? E apesar do senhor que ser completamente livre nesse ponto, ser bem sossegado, uh, a gente tem essa essa pegada forte da, da referência. Cara, somos todos aqui selecionados. E sim, tem coisa que eu fico olhando e falo, Deixa eu passar para frente, porque eu não posso fazer minha seleção, então eu já li tudo. Então eu sei quem é, quem não é. E a hora que eu passo para a banca, para o comitê, e não passo o nome, não passo nada, e eles vão olhar e falar: Tem certeza que isso aqui é para ficar, PC? O parecer é seu. Fala. E quando é recusado, o cara ainda tenta interpelar, falar: Oi, não pode? Não, que isso? Por quê? Você recebe as respostinhas. Né, do porquê daquilo e é importante isso né? o rigor acadêmico ele não é preciso ser a farda mas ele existe e a ideia de compartilhar essa pesquisa, eu acho que é um rigor acadêmico maravilhoso trazer para cá e compartilhar conhecimento é mais maravilhoso ainda por isso que eu acho que vale a pena sim e a Alexandra vai ter me bater daqui a pouco Tá bom, Ali, tá Bom, tá bom. Era isso, fale. Não, amor, não tô. Na verdade, eu tô concordando com tudo. Eu tô, eu só tô esperando você acabar de dizer quase tudo que eu quero falar. Porque só dois pontos, né, nas falas até agora. Primeiro, a história não é cíclica, pelo amor de Deus, porque se a história for cíclica, a gente não sai do lugar. A história é espiralada, você pode até, o conhecimento pode até ser espiralado. E porque a história só acontece duas vezes e a segunda é como farsa, né? Já falava o... o velho comunista. Então, é, a gente tem mesmo que retomar os conceitos, é, tratar novamente as questões, retomar os autores clássicos. Normal, mas sempre dando um passo a mais, né, pensando sobre o nosso tempo, pensando sobre a contemporaneidade que nós vivemos, se realmente aqueles conceitos cabem e como eles cabem para as nossas circunstâncias atuais. Também outra coisa importante e que você colocou e retomou é que, gente, é, somos todos pesquisadores, a gente quase que assinou um tratado, um contrato com o diabo, quando a gente entrou na universidade, né? A gente tem alguns parâmetros ali que nos norteiam, que, que estão dentro da pesquisa. E realmente, a questão, a pergunta-chave, as a problemática, isso tem que fazer parte do nosso exercício de pesquisa e de reflexão. Não tem como. E essa pergunta ela tanto parte dos nossas das nossas preocupações quanto do nosso meio, né? São motivações que o meio e nós enquanto indivíduos temos e que nos jogamos algumas coisas a gente já pensa um pouco mais sobre, por exemplo, a questão da imparcialidade, não existe imparcialidade científica. Todos nós somos parciais com relação a tal a... A, aos nossos objetos, o objeto, ele só existe, ele só nos ajuda porque ele está em nós, de alguma forma. Então, se por exemplo, agora a gente vai falar sobre o corpo político, é porque essa questão do corpo político nos move na contemporaneidade, e porque, né, é outra coisa que eu escutei: se todos têm voz, mas nem todos têm escuta ainda, né? A gente não pode viver no mundo de Alice achando que questões sociais foram resolvidas porque a gente saiu na rua para manifestar contra um sistema político sobre um racismo estrutural. E aí só por causa disso ele deixou de existir. Não, ele ainda existe e persiste. E então... É, os, nossas, os nossos corpos, né? O nosso corpo político, ele precisa estar na rua e ele precisa estar nas redes. Também não existe só a militância das redes, né? Porque é, rede social não muda o universo, pelo contrário. A rede social, ela não é o um meio de emancipação, ela é quase um shopping center onde você é o produto. Então, é só isso que eu queria acrescentar ao debate. Eu acho que o Ciantec, ele tem mesmo esse espaço de arena e onde as críticas são... É, são... É, da, no, <risos> né? ele é, um, é um espaço de, de discussão, de arena, mas também a gente vai abrigar todas as propostas, sim, mas também dizer quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes dessa proposta, porque somos pesquisadores e, os nossos, e, e, enquanto pesquisadores, a gente tem que pensar e refletir sobre a pesquisa do outro e ajudar com a nossa experiência ou escutar a experiência do outro compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento não é só compartilhar sorrisos, né? é também a gente discutir ideias. É... Então, era isso que eu queria só acrescentar aqui o debate, mas o PC falou muitas coisas que eu já estava pensando neste momento e só acrescentei uma ou duas coisinhas. Muito obrigada aí pela atenção. Só um detalhe, a Alexandra e a Lourdes foram minha banca, tá? Por isso que... Mas tudo bem. <risos> Ah, eu. Ai, a professora Ana May também que tá aí, né, presente. Verdade, Ana May também. Perdão, Ana May. Linda. Eu compartilho a banca com o PC, né? Ana e Alexandra também. É, pensando nessas questões todas, eu queria ouvir um pouquinho a Fabiane. É, e a pesquisa dela que está falando de uma questão bem interessante com os corpos E pensar aí as coabitações Então acho que, Fabiane, tem muito a contribuir agora Obrigada, Lucas Gostei muito de todas as falas né? e, e também das colocações que vocês colocaram lá no início Eu vou tentar lembrar de todas Se eu não lembrar, vocês podem... Também. Eu não sei se eu lembro mais também, tá? mas tudo bem <risos> Não, acho que, Lucas, você começou falando um pouco do Canclini e dessa sociedade sem relato. Né? Então, eu acho que isso é um, é um ponto importante mesmo, porque nesse mundo, digamos, globalizado e interdependente, a gente não conquistou nenhuma equidade né, entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Né? Persistem as diferenças. E eu acho que ele coloca de uma forma importante, foi importante para a minha pesquisa, é que esse nenhum relato que não é capaz mesmo de organizar essa diversidade né, existente, não existe um modelo único aí para a sociedade, ele acarreta em uma dispersão, e daí eu pego um pouco o Deac, que estava falando da utopia, né? É, essa dispersão que dificulta mesmo qualquer tentativa aí de uma construção de resistência ou de luta ou alternativa, né? Elas acabam sendo uma multiplicidade de é, comportamentos nascentes, mas que não conseguem implicar numa aliança que transforme as estruturas, né? Então, é, eu gosto muito do que ele coloca que é isso, né? De você mirar para além né, na arte, se você pensa na arte e aqui o objeto né, que eu estou tratando é instalações contemporâneas latino-americanas, que talvez a saída seja olhar para além do limite da arte, né, olhar outros âmbitos, olhar essa mescla com, com, outros, é, com outras esferas. E daí ele fala uma coisa que é esse deslocamento né, que você passa das práticas artísticas baseadas em em objetos, para situadas em contextos, e daí elas chegam nesses meios, redes e interações. Então, aí pegando um pouco, eu vou misturar um pouco as... tentando fazer uma costura. Uma questão que me chamava muito a atenção, como eu venho da arquitetura, é que essa questão dessas instalações, dessas arquiteturas efêmeras, elas estão muito presentes agora nos últimos dez anos, né? Na cidade, nos eventos, na, nos museus, está né? muito presente é, nessa esfera da arte contemporânea. E é, me chamou a atenção esses estudos, essas que eu escolhi como estudo de caso, porque realmente elas conseguiam aproximar as pessoas dessa instalação e fazer com que é, você pudesse ver o modo é, de ser da sociedade, não era, uma, não era um objeto sendo exibido, mas era sim alguma instância que estava entre o artista e a sociedade que nenhum tinha o domínio, né? E por isso que daí, se você é, traz o Rancière que ele fala de, de não ter essa relação é, da, da ação efeito, né? Então que é um que é uma que é uma instalação que fica num lugar que você consegue aproximar as pessoas elas conseguem ter o seus o seu modo de ser ali junto com a arte e é, pensando um pouco também nessa questão da América Latina eu acho que é importante quando a gente fala desses produtores né que estão que eles estão no museu, estão na mídia, estão no cyberespaço e também atuam na rua. Eu acho interessante a gente pensar que na América Latina talvez essa condição seja uma condição até de sobrevivência, né? para você conseguir é, dar conta de, de, desses recursos escassos que você tem, né? de se apoiar em todo tipo de instituição mesmo, a fim de você mobilizar é, a, a, a sua arte. Então, as redes tecnológicas, nesse sentido, eu acho que elas contribuem nesse, nesse, nesse crescimento, nessa difusão dessas cenas, e nesse, nesse caso específico do Parque Experimental eu Eco é importante porque é, ele estava dentro do museu, Diferentemente das outras instalações que eu estudei, elas estavam no espaço urbano, então elas já estavam nesse contato é, com as pessoas, né? Elas já estavam já disponíveis, elas já estavam disponíveis ali é, para essa interação. E no museu isso não acontecia. Então, é, foi uma forma que o produtor, a Predelespe, que é esse escritório mexicano que eu comentei, que eles conseguiram ter, a partir dessa ferramenta, digamos assim, uma possibilidade de tornar o museu público. O museu é público, né? Mas é, tornar essa instalação realmente pública. E é, esse produtor, ele tem o estudo dele mesmo, ele estuda o espaço e a apropriação do espaço, né? A partir dessas instalações e dos trabalhos deles, eles, eles trabalham com isso como um experimento mesmo. E foi interessante ver, é, nessa instalação, que realmente essa forma como de, de propor um site, como eu falei no meu vídeo, que era onde as pessoas poderiam propor as, o programa, né, não seria o museu que, que faria a programação, e sim as pessoas, é, foi muito interessante porque isso esgarçou muito a questão é, do próprio museu e da, da própria pro, proposta do museu e do projeto do museu. Para vocês terem uma ideia, depois, que, depois dessa instalação, esse, esse projeto, que é um projeto que chama Pabellon Echo, ele é uma instalação artística que, que fica no pátio do museu né era um concurso anual na verdade começou como ele começou como convite e depois eles passaram a concurso para ter um, né um, um projeto mais democrático é, e, e depois desse depois da instalação do Parque eleco eles mudaram e colocar uma outra um outro programa, que é um programa daí vinculado com a Faculdade de Arquitetura e que trata de questões sociais e urbanas também. Então, nesse sentido, é importante também ver como essa instalação ela conseguiu transformar mesmo, digamos, o aparelho, né? o aparelho do museu. Na verdade, ele não, não foi só uma instalação, ele não abasteceu, e daí aqui eu estou tô, tô citando, estou né? pegando um pouco de Benjamin aí, mas é, ele não só abasteceu o museu, como ele conseguiu subverter, inclusive, o, o, a própria máquina, né? o, o, o próprio museu é, enquanto propositor. Com relação, acho que foi o Lucas que colocou, é a questão da, da consciência coletiva a partir da realidade, né, Lucas, que você tinha colocado. É, essas instalações, quando elas, elas, elas são efêmeras, são breves, mas quando elas se instalam e elas implicam o social, é, as pessoas, como eu falei, elas conseguem ali é, se, se sentir representadas, elas conseguem é, trazer os seus modos de vida e essa instalação é como eu coloquei também eram é, alguns mobiliários cotidianos então para vocês terem ideia tinha é, piscina cadeira guarda-sol é, uma uma uma cesta de basquete etc e tal e daí, a partir disso, a, as pessoas conseguiram é, propor as suas atividades de acordo com, com o que entendiam. Né? Então, é, tem uma outra coisa que eu acho importante dessa instalação, é que não existe um objeto que o artista propõe, e essa que ele propõe é, com uma certeza, né, com um efeito, sabendo o que tem que ser. Na verdade, ele instala algo e esse algo ele é, ele é na verdade ele é narrado e traduzido pelas pessoas. Então, acho que isso que é o, isso que é o bonito da, da, das propostas é que você é, tem aquilo que a gente acho que alguém falou aí, não me lembro muito bem mas é, de você também poder ouvir as pessoas e entender o que as pessoas têm a dizer ou como elas vão interagir com a, aquela obra e não é, essas últimas... Né, se a gente pega os últimos 20 anos, Canclini também fala isso, né, que mudou muito é, a questão da interação, né, a questão da prática artística junto do social. Então, que você tenha agora uma possibilidade de realmente é, se colocar de uma forma que você possa ouvir e fazer com que as pessoas também se coloquem. E eu acho que eu já respondi a pergunta da Alexandra. Alexandra, é, a pergunta principal era essa, como que essas instalações permitem que os modos de ser da comunidade se apresentem mesmo com essas instalações é, vinculadas ao sistema da arte que geralmente é, já estabelecem a divisão e daí se a gente pega o Rancière que eu também citei ali é, se, que já, já, já estabelece os papéis, o território, as divisões, ele já estabelece tudo isso, né? Então a minha grande questão era como que essas instalações consegu, conseguiam dentro de um espaço institucional, como que elas conseguiam subverter e, nesse momento, trazer tanto a arte quanto os modos de ser da comunidade ao mesmo tempo. E daí vem a questão do dissenso, né, que ele traz também, que é, é onde não há uma narrativa única, onde você pode ter várias, é, várias representações, várias formas de apresentação e de narrativas eu não sei se eu esqueci alguma coisa mas era acho que era mais ou menos isso para começar depois eu continuo Fala o é, massa boa noite todos e todas eu tenho uma pergunta é, para Fabi Fabiane Carneiro <risos> E queria fazer uma fala rapidinho, também aproveitar o microfone. A pergunta primeira é, que já vou deixar é como foi esse processo? Porque essa pesquisa eu sei que é de agora, eu já conhecia antes. E gostaria de ouvir um pouco como foi esse processo desse museu, que é mexicano, tendo essa distância. Então, acho que falar desse processo durante a pandemia é muito interessante é, dentro da pesquisa. Queria te ouvir sobre isso, se for possível. E queria fazer uma fala é, inspirada pelo Canclin. Eu vou até começar com o aqui. Ele diz um treino que é Se é que o um especialista em estudos culturais, literários ou artísticos é, quer realizar um trabalho cientificamente consistente, seu objetivo final não é representar a voz dos silenciados mas entender e nomear os lugares nos quais suas demandas ou sua vida cotidiana entram em conflito com os outros. Né? Isso é muito interessante, porque eu queria puxar aqui uma questão que eu acho muito importante a gente frisar, que é, em ciência, algumas coisas estão certas e erradas. E elas podem, ao longo do tempo, mudar sim, mas a gente precisa entender que não adianta eu falar, eu não acredito que essa taça de vidro quebre, e tacar ela no chão e vê-la quebrar, e tentar fazer isso de novo, falando, essa taça de vidro agora não vai quebrar, né, algumas coisas elas é, são de ordem material, e uma das coisas de ordem material que a gente trabalha é a vacina, então eu acho que, é interessante a gente pensar que vacina ela é coletiva, ela não é um pensamento individual, mas sim um pensamento coletivo de saúde pública. Isso é muito importante que em 2021 a gente fale sobre isso. Por quê? Esse pensamento pode ser contestado sim, e eu acho que ele tem que ser contestado. A gente tem que acordar de manhã e falar, eu não acredito em nada disso. E aí colocar todas essas questões à prova. E como se coloca à prova? dizer, por exemplo, não sou obrigado porque isso fere os meus direitos individuais pois isso é justo e justíssimo, entretanto quando a gente coloca isso, é, na realidade a gente tem que entender que a gente está lidando com uma população de milhões aí, se a gente for parar para pensar no Brasil existe uma teoria chamada vacina de rebanho é, desculpa imunização de rebanho isso foi testado e hoje a gente sabe que, por exemplo, esse raciocínio foi testado em Manaus. E a gente sabe o que aconteceu. Não sei se vocês se lembram desse caso, mas depois que hum, todos os hospitais ficaram sem oxigênio, sem nada, sem preparo, e um monte de gente morreu em Manaus, a gente soube que isso foi um pedido para que houvesse um teste com pessoas de imunização de rebanho. Porque eu o que acontece quando a gente não se vacina? A gente está no nosso direito, sim, mas a gente precisa entender que, como ela é um pacto coletivo, e significa: se eu não vacino, eu vou estar tá contagiando não só a mim, mas colocando um monte de outras pessoas em risco. E isso é um problema numa sociedade urbana. Entretanto, isso já não é um problema em Taipu de fora, onde tem uma população de mil habitantes que mora na praia e não tem contato com ninguém de fora. Porque é um outro ambiente e é uma outra situação. Mas ouvir frases enquanto a vacina constrange a minha liberdade é muito complexa hoje. Não, não, é muito complexa, não, é só um pensamento errado. Dentro de uma sociedade urbana, porque é bom a gente saber que eu não sou, é, que essa fala ela não se pretende ser hegemônica, mas a gente precisa colocar, dentro de uma sociedade urbana como São Paulo, isso está errado, porque é um pacto coletivo, que depende de um sistema de saúde. Isso é um fato. Talvez Itaipu de fora, numa ilha, não, por quê? Porque a modo de transmissão é outro não é? E a gente não vai sobrecarregar hospitais é, então é isso e agora sim passo a palavra aí a Fabi você pode só repetir Ayla, obrigada pela tua fala é, você queria saber mais do processo é isso? queria saber mais do seu processo e como foi esse processo durante a pandemia é, que você não pode ir a campo, tem que conversar tudo virtualmente, como isso se deu Obrigada. Acho que antes eu quero também ler uma, uma frase que agora você me inspirou com o Canclini. Ele fala que as produções artísticas não dispostas a resultados abrem caminho para que os espectadores, né, ele coloca aqui, direcionem sua percepção, seu corpo e seus desejos para algo distinto da dominação. É apenas o treinamento para recuperar a capacidade de falar e de fazer libertando-nos do prefixado. Acho bem bacana também. É, foi muito difícil, ela a questão da pandemia, porque, para começar, é, como eu estava comentando com vocês, isso era algo que eu estava procurando, esse objeto, que estava entre o pavilhão, a instalação e a intervenção, mas que era um objeto que, é, pela, pelas qualidades dele, ele não tinha uma definição muito clara, então eu tive que primeiro fazer um mapeamento, fiz um grande mapeamento junto das instituições de arte, assim, desde museus, galerias, etc., fiz um, um grande mapeamento, e eu estava muito voltada para os museus universitários também, porque o PGEA está junto, né, tem o MAC dentro de uma das suas unidades. Então eu fiz uma pesquisa grande dentro do MAC, é, e é, foi, foi super engraçado, foi numa, numa palestra com o Héctor Zamora, que eu, eu fui falar com ele no final da palestra, comentando que eu tinha visto né, as obras dele, que tinha obras muito interessantes, que caminhavam para o que eu estava procurando, e ele falou do Museu Eu Eco, que eu não conhecia a época. E é um museu muito interessante, porque ele é experimental, ele... ele ele busca essa relação entre as artes né? e, e busca esses experimentos, então ele está aberto. Tanto que a, a, a diretora do museu disse que era um super risco eles, eles colocarem o Parque Leco, esse que eu, que eu apresentei né, como objeto, pra, como vencedor, porque era um risco, porque o museu não controlava o que ia acontecer, né? ele, ele não, não poderia saber exatamente o que, aconte, o, o, o, que, o que poderia acontecer, eles estabeleceram regras mínimas, que eram regras, por exemplo, é, lógico, só atividades públicas, é, você não poderia ter bebida alcoólica, algumas regras muito pequenas, mas ela falou que era um super risco, e além do mais, tinham outras coisas acontecendo no museu, ao mesmo tempo que essa instalação e essas atividades cotidianas. Né? Mas eu entrei em contato com a, com a diretora, que é a Paola Santos Coi, já estava marcado, inclusive, uma entrevista com ela, uma conversa e tal, e é, passagem comprada e tudo, e a pandemia chegou, e todas as instituições fecharam. Então, o, o que foi possível fazer foi, daí eu achei interessante isso na pandemia, como existe essa disponibilidade das pessoas em falar com os pesquisadores, em trocar com pesquisadores. Eu consegui fazer entrevistas com muitas pessoas, com o, os mexicanos, com a Predelespe, e eu fiquei um pouco preocupada na hora de fazer pesquisa, né? Então eu pesquisei muito também em como fazer essas entrevistas, o quanto elas valeriam, o, quais o, o tipo de material eu precisava coletar, né? Mas é, em relação ao México foi isso, é, foram coisas que eu consegui do museu. O museu me passou muito material, enquanto, né? A gente achou que eu ainda ia para lá. E é, e depois o Rodrigo Cesar Mando, a Predelespe, ele foi incrível também porque é, eu mandei a entrevista a gente fez várias conversas e e depois todo o material que eu precisei também ele me repassou os outros é, que não né eu só estou falando dos outros porque eu falei que tinha outros dois estudos de caso também aconteceu da mesma forma. Eu falei com o artista, eu falei com a, a, o responsável pela instituição, mas foi tudo feito pela, pela, né, pela, por essas plataformas. E eu acho que uma coisa importante é você tentar entender qual é a disponibilidade da pessoa Quais são os meios que as pessoas têm para você poder trocar? Então, por exemplo, nem todo mundo eu consegui fazer no Google Meet, por exemplo, né? que é a plataforma que a gente tem pela universidade. É, teve alguns que precisaram ser por, é, por áudio e gravação e, e tal. Não sei se eu te respondi. Acho que é isso, eu estou disponível se tiver mais alguma questão. Falar aqui, PC, rapidinho. Na verdade, era, é mais uma provocaçãozinha. Bem, primeiro, uh, agradecer a Ayla e a Janaína também, que falou lá atrás, mas gostei muito da fala também dela. Dá vontade de falar muita coisa em cima de tudo que vocês falaram, mas eu queria provocar, na verdade, quem não falou ainda. Tem muita gente aí, né? Uh, também nessas caixinhas pretas. Às vezes eu sei que as pessoas estão aí, mas estão fazendo a janta das crianças, que, que hoje... Né? É, ou em outras tarefas, mas tem um monte de gente bacana aí também, né? PC Na plateia, se é que a gente chama de plateia, eu ia provocá-los a, a comentar alguma coisa, um, senão eu, eu falo aqui mais coisas. <risos> Boa, Deac. E aí, povo? Nada, ninguém... Amanhã vocês vão estar na, na Berlinda também, não se esqueçam. Podem perguntar para vocês um monte de coisa. E a Elita, enquanto isso, a Isabela colocou um texto ali para você, uma mensagem. Né? Uh, eu posso falar que eu amo meus monstrinhos de novo? Então, mas eu amo. Meus monstrinhos são... Ah, são foda isso sim. <risos> Vamos lá, povo. Uh, o Deac chamou, realmente, para conversar. E aí? Ninguém tem tá mais nada a colocar? Janaina, quer voltar para a de novo? Quer <risos> colocar a mão no fogo agora? Eu volto sempre que precisar, mas eu quero ouvir, né? Eu acabei é de falar que o Ciantec é esse momento <risos> que eu amo, que é de ouvir. Que aqui não tem essa coisa de orientador orientando... De, é, de quem está avaliando aqui, a gente está todo mundo um igual ao outro, e é esse momento maravilhoso, né? A gente vê tanto, inclusive, congresso, né? Que a gente, que tem aquela não aqui, tem, tem essa outra categoria especial para quem já é doutora, e tem essa outra para quem ainda é da iniciação científica, uma coisa horrível, né? Aqui não, assim, é, é, eu posso aprender muito com os meus doutorandos, mas o que eu mais aprendo é com o pessoal da iniciação científica, essa coisa... Esse, então, isso aqui é uma delícia. A gente está junto, se ouvindo, todo mundo em caráter de igualdade. Ninguém está aqui para avaliar ninguém, está todo mundo para aprender com todo mundo. E eu tô falando que nem uma louca para dizer que eu quero escutar vocês. O <risos> povo? Ninguém? Assim, é sério? Nada? Ok, então eu convido o Lucas, Deac, se tiver alguma coisa para acrescentar, a gente pode finalizar não, posso, por hoje. Posso, fa posso fazer, é, não, posso fazer vale, uma provocaçãozinha assim, para é, todo mundo que está aí ouvindo, para uh, os autores, autoras, claro, também, mas uh, anotei umas coisas assim, puxando, uh, não queria polemizar demais nada, assim, então, não entendo o que é por aí, mas assim, o... É quase uma pergunta para o meu doutorado, então, aproveitando que assim, vocês são né, grandes pensadores, pensadoras, mas, assim, a, eu, eu venho dos estudos da cibercultura também, no último ano agora do doutorado em design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, estudando cidades inteligentes, com uma crítica à tecnologia a, nesses últimos anos. E aí, eu, eu topei com uns autores que eu Puxei agora porque vocês comentaram algumas coisas que falam sobre, por exemplo, desobediências epistemológicas. É, um outro texto muito que eu me, me divertiu chamado Epistemologias da Laje. É, então, ou a Sueli Carneiro que vai falar de epistemicídios também. Então, assim, né? A gente está aqui falando de construção, da ciência, mas me parece, sobretudo, na cibercultura, que a gente bebe numa ciência europeia, branca, estadunidense, é, e, né, mais recentemente, do Vale do Silício. É, e aí, no trabalho de vocês, nas pesquisas de vocês, como é que vocês colocam essa crítica epistemológica e para onde vocês vão buscar a inspiração... Uh, qual é a ciência dos povos originários e das mulheres e dos negros e dos periféricos que vocês têm olhado como resistência? E aí, sei lá, deixo aí no ar a coisa. Como é que isso se reflete na pesquisa que vocês têm feito? Só para estragar um pouquinho mais, Zé, que eu acho que não, não, não só para... Para os três que estão aqui agora, né? para a Fabiane, para a Verena e para a Janaína. Mas Não, é para, para todo todos. mundo. Para todo Na mundo. É. Vale. é uma pergunta bem interessante, realmente. E aí? O Lucas falou para falar, ó. Nada, eu... <risos> Estou aqui ouvindo e querendo saber, Esse, ué. esse é o tipo de conversa de, de, de café. <risos> Se café. Um café com o Deac na sala dos professores, está feito. Não tem sala, quer dizer, é mais ou menos tem sala dos professores, né? A, sala dos A professor gente já trocou livre, umas ideias, né, também. Lucas? De ensaio ali, aliás, é. vamos conversar de novo. Exato. <risos> Exato. Vamos lá, povo. Eu acho que seria muito interessante mesmo, porque... Uh, em algumas falas, né, eu acho que essa questão da referência é, ela, ela tem muito a, a acrescentar às pesquisas. Né? Então, a própria Fabiane trabalhando aí com o Canclini, com o com Rancière, né? e, e em outras pesquisas aí que, de fato, a gente precisa entender né? de, a, qual lugar que estamos falando, de onde estamos falando, quem nós estamos consultando. Então. Eu também faço cor aí a pergunta do Deac. É Fugiu meio fácil essa resposta, hein, Lopez? Se liga, velho. Ale, vamos lá. Eu vou chamar ah, desdoe os... é, Claro, velho. Você, principalmente você. Ai, ah, gente, já faz um tempo que eu trabalho, que eu tento, né? Trabalhar com ah, fora do eurocentrismo, fora. É, engraçado que as pessoas falam sobre a questão do decolonial, mas falam muito nas questões sociais, na questão das artes, mas na questão da comunicação eu vejo pouca, poucas pessoas ainda se dedicando sobre a questão do decolonial, assim como outras áreas como, por exemplo, as artes gráficas, o designer. É, aliás, algumas pesquisas no design estão sendo bastante arrojadas porque trabalham com material que vem da, dessas, da, de uma tradição é, negra, indígena e, e não europeia. Mas eu vejo que as pessoas ainda estão engatinhando e pensando, é, tem uma relação ainda como eu vou dizer, tem pessoas que saem do extremo do eurocentrismo e vão direto para o astrocentrismo também. né? Então, é, ainda é um campo de investigação que é muito, é muito instigante. Eu acho que para quem está começando as pesquisas ou trabalhando com essa questão da comunicação, as artes... Nas artes visuais, eu vejo que isso já caminha muito, porque os próprios artistas que, se, que são afrodescendentes ou é, indígenas, ou se, ou se colocam como indígenas, eles estão fazendo as suas próprias pesquisas. Né? Eles estão é, tratando com, do seu acervo e, e debatendo essas questões, longe da questão do lugar de fala, porque as pessoas não entendem o que é lugar de fala as pessoas leem Jamila de qualquer jeito e a Jamila também explica de qualquer jeito. É, mas eu acho que, é, que pensar, por exemplo, em Clancline já é sair um pouco dessa questão eurocêntrica. Mas trabalhar com outros teóricos, sem a contraposição, sem pensar é, no contexto Brasil-periferia, Nessa, o Brasil como periferia do capitalismo é, é um pensamento ultrapassado Sim, mas ele é branco Sim, mas veja O pensamento eurocêntrico é o seguinte É o um homem branco, norte-americano e europeu Tirou disso, amor, todo mundo é periferia Não adianta você ser branco latino-americano Não adianta Gay, então possível. Lésbica, você está completamente fora, entendeu? A gente, eu acho que as pessoas têm que se colocar numa postura, você não é o grupo hegemônico, nunca foi, e <risos> não será. O, seu, o padrão que você se coloca, a estandartização que se coloca, não é seu, você, colo você se coloca porque você quer, <risos> porque você está fora, é mulher, está fora. É negro? Está fora. Tudo são gradações de exclusões, entendeu? Agora, se você é mulher, transsexual, negra e pobre, que junta com a classe social, você está completamente fora de tudo. Então, são só fatores de exclusão. O Igor Simões, sim, nas artes visuais, você tem vários teóricos. Por isso que eu digo, algumas áreas já abriram para essa questão há muito tempo. Eu acho que algumas, algumas outras ainda estão lá patinando na questão eurocêntrica. É, eu não estou dizendo para vocês largarem mão, porque eu nunca falo para os meus alunos que é, em história, em história das artes, você não precisa saber sobre os gregos. Precisa? Muito? Tudo? <risos> entendeu? Porque para você desestruturar ou desconstruir alguma coisa é é primeiro que você precisa saber como foi construído. Não adianta só destruir, fazer terra arrasada. Então, eu acho que esse é um novo caminho. Uh, o André perguntou, e André, para o seu doutoramento, eu acho que pensar sobre isso, refletir sobre isso, buscar outros autores, como a epistemologia das La da laje, ou, ou outras experiências que estão mais próximas do que nós vivemos de, das nossas questões, das nossas pesquisas, não buscar é, exemplos só é, norte-americanos ou europeus, é essencial para o doutoramento. É, é muito importante. E talvez, André, é, dentro da sua área, seja uma das primeiras preocupações sobre isso porque todas as outras áreas já estão pensando sobre isso, né? Umas mais, outras menos, umas com mais uh, avanço, já tem teóricos marcados. Se a gente for pensar na questão das artes visuais, por exemplo, que é a minha área de atuação, é só a partir de 2008, 2000 e, e... 14 que vão fazer, que tem uma nova geração que pensa sobre isso. A gente tem lá o professor Cabenguelê, tem o professor Augiebier, tem outros professores que vão, tá? mas eles é, abriram os caminhos. Né? A consolidação do, da pesquisa ainda está em desenvolvimento. Muitos erros, acontecem muitos erros nessa inovação é, de de centralizar o pensamento, de pensar, por exemplo... Gente, as pessoas ainda não estão pensando no mundo oriental. Olha isso, que louco. O mundo oriental é completamente desconhecido para nós. África, tem muitas pessoas que eu tenho que dizer, gente, a África é um continente, a África não é um país. Você tem 50 dialetos no mesmo território, com 50 etnias diferentes, no mesmo território, no mesmo lugar que se diz que é país na África. É, muitos brasileiros hoje se reconhecem indígenas, estão buscando suas origens. Muitas pessoas que vêm é, do norte, nordeste, que eram só chamadas de nordestinos ou de nortistas e que se descobrem munducurus, crenax, sabe? Então, é, eu acho que toda essa retomada de... de de pensar a sua localidade, a sua ancestralidade, seus problemas contemporâneos acontecem agora. E se isso é uma vertente é, nova, é uma vertente potente para todas as áreas, todas, eu acho. Então, pensar a condição da mulher, tem, é, a professora Ana Mei, que estava por aí, não sei se ela está ainda, tem um, tem um livro maravilhoso, que fala sobre a condição da mulher na arte-educação, gente, nessa história da arte-educação no país, na história de como a história das mulheres foi silenciada na Bauhaus, de como o construtivismo e como a arte geométrica é uma arte de machos europeus e norte-americanos. É, é, quando eu, eu falei para vocês sobre o questionamento são esses questionamentos, sabe? De se colocar no mundo e dizer, olha, o que me, o que esse objeto me toca e qual é o questionamento que ele me desperta para que a gente ser, para que nós, é, para que a nossa pesquisa não fique presa no, na estante, não fique encerrada no doutorado né, que o doutorado da gente não vire uma capa dura e pensa sobre isso. O Lucas, por exemplo, é, quando ele está falando, a professora Elza falou, ele está falando sobre a questão do vazio, mas ainda mais que o vazio, ele vai buscar lá no Oriente essa questão do vazio, porque essa questão do vazio não é de tradição ocidental, sabe? Então, é, eu acho que todos, todos nós, dentro da nossa pesquisa, tem de como descentralizar isso, né? é, tirar da universalização, de que é um conhecimento universal, porque o conhecimento, o conhecimento universal ele padroniza, e geralmente o que padroniza é essa leitura branca, porque, veja, não existe... A hegemonia é branca, sempre foi, a tradição é branca também, sempre foi. Agora você tem que ver seu, o, seus graus de branquice aí que vocês querem, né? E eu só adianto que ninguém é branco totalmente. É isso. Desculpa aí o. Mas o outro vem me provocar. Eu tô quieta aqui no meu canto, só escutando com a câmera desligada, né? Nem nada eu ver o outro aqui me perturbar. Não tem dessa não, Fia. Você não vai ficar descansada aqui, não. <risos> A Elita, você levantou a mão. Conte. A Maria de Lourdes também. Quer ir primeiro? Sim. É que tinha levantado já fazia mas tempo. Estou tô, tô tô. Tô achando que sua mão está cansada. Já. Tanto faz. <risos> então já tô aqui. Não, eu só queria dizer em relação a isto que a Alexandra acabou de apresentar e que é muito importante, mas é também muito importante pensar que se calhar, eu não vou com certeza estar aqui daqui a 50 anos, mas a Europa está a mudar constantemente, já não há cidades uniformes. Eu, eu quando penso que são as cidades portuguesas hoje, e as que eram há 50 anos atrás, Portugal é, como é a Alemanha, é um país que tem uma fortíssima componente de turcos. A Inglaterra é uma, uma ou, ou pelo menos Londres, uma cidade que tem uma fortíssima componente de gente vinda do Oriente, essencialmente da Índia, mas também do Paquistão e por aí fora. Portanto, tudo isto vai contribuir-se de certeza para mudar esta, este europocentrismo e esta obsessão que a Europa tem com a sua primazia, porque ela está a ser destruída todos os dias. Não há primazia europeia já. Quando nós olhamos para as pessoas que recebem, ou para as listas das pessoas que recebem o prémio Nobel, a maior parte já há um monte de coisa que não acontecia, não é? Até há uns anos, a maior parte das pessoas são de outros continentes e começam a ter direito à fala e à exposição daquilo que é a sua cultura e a sua maneira de ver o mundo. Era só isto que eu queria dizer. Porque a Europa muda todos os dias também. Aliás, já agora, não é? A América também muda. Muda mais devagarinho, mas também muda. E a Uh, escritores, como um homem que eu considero extraordinário, chamado Colin McCann, que é um irlandês que tem, pronto, vive em Nova Iorque e que publica. E o que ele procura, não sei se é dar voz, porque também não sei se alguém dá voz a alguém, mas pelo menos põe-nos em contato com realidades de pessoas que vivem em canos de esgoto. Uh, em sítios estranhíssimos onde nunca ninguém pensaria que alguém pode viver, etc, etc. Portanto, é preciso termos isso em conta. As coisas estão a mudar. Não sei o que é que vai dar. Pronto, obrigada. Obrigada Até por essa fala que eu acho que já... Eita, vocês estão me ouvindo? que eu acho que foi no flow certinho, e, e professora, eu, eu acrescento aí que eu acho que tem muito a ver com como nós latinos-americanos, e sendo bem pontual, nós brasileiros nos portamos em relação, porque existe um sistema hierárquico né, dentro de academias e dentro de locais que, que ainda empurram determinadas bibliografias de uma forma não horizontal, que eu acho que, é, que concordo plenamente com a fala da Lé, né? Porque a questão não é conhecer ou não gregos, a questão é em horizontalidade com outras formas do pensar. Acho que é, essa é a, a grande coisa. E o que eu ia dizer é aproveitar esse congresso que tem muita gente da comunicação, e, quer dizer, um fato muito interessante, que ele está fora do conteúdo bibliográfico, mas eu acho, eu acho não, eu vejo, porque eu trabalho com isso também, o pessoal de design dentro de UX já está bem anos luz nessa desconstrução, assim, anos luz. Se você conversa com qualquer pessoa, gente, qualquer parceiro de júnior a lead, e você fala com ele, você vai ver... Uma seleção de fotografias, plural, você vai ter um monte de gente falando em capacitismo, por exemplo, o capacitismo se fala dentro de design o tempo todo, tudo que é feito é pensado, mas isso chega em pessoas surdas, mas isso tem texto acessível, como isso funciona? E é uma outra forma, não é? da a gente ter uma pluralidade dentro de processos, e o design, ele não está, eu estou falando de design enquanto estrutura, não do design, só a fotografia que a gente vê, mas como um aplicativo é construído, como um site é construído, como o produto é construído de uma forma inteira, que traz esse tipo de situação, né? E assim, exatamente por ter uma população muito mais jovem, inclusa que já vem falando sobre isso, e aí tem o Instagram deve ter algum efeito bom na vida, eu acho que esse é um deles, é o tempo inteiro. Não, a gente tem vagas é, exclusivas para pessoas trans, que um dia não vai precisar mais ver porque vai, vamos estar em equidade um dia, um dia. Por enquanto, é preciso se falar nisso o tempo inteiro. Existem vários fóruns onde essas questões, elas entram de forma diferente da, da pesquisa acadêmica, né? é mestrado, doutorado, mas elas influenciam bastante no dia a dia. Então, algumas coisas que eu passo dentro da academia é muito interessante, porque é, dentro de design ou em é, congressos de design que eu tô eu não passo. É muito interessante ver que a ponta da academia ainda está tá lutando muito para entender algumas questões que já estão tão básicas nesse novo modelo, que é um novo modelo, né? É, de design, experiência de usuário, enfim, esse esse modelo bem padrão. Padrão, mentira, desse modelo bem novo, era isso que eu queria dizer. Mas enfim, são as formas de trazer uma pluralidade. E aí isso vem naturalmente, não só nos forçar a ler, né, mas nos forçar a conviver e a pensar no problema do outro. Agora eu fechei. Uh, aproveitando esse gancho que ela lá colocou da, da do design uh, tudo bem, vai, vai parecer bem branco, eurocêntrico aquela coisa toda mas a gente tem um, um problema cultural muito sério, que ainda é a gente repetir os padrões de design que a gente aprendeu academicamente né? a, a, a, a, a Lourdes estava falando do irlandês estava falando da Europa, estava eu falando de vários lugares, mas em muitos outros lugares, e agora a gente está começando a fazer isso aqui também. O design de produto é baseado no folclore popular, ou pelo menos no folclore, não, perdão, na, na cultura popular, na, na cultura indígena, muitas vezes, e é trabalhada em cima disso. Então, por exemplo, o design que Estados Unidos inteiro compra, a IKEA, uh, é da realidade popular deles. mas Eles vão ver o que eles faziam, eles vão pegar os shakers, por exemplo, deles, que não eram os americanos, uh, e fazem a partir daquela necessidade, forma e função, com a característica deles. Uh, uma das outras coisas que a gente está exportando agora, porque a gente não vende isso aqui, não, não temos isso, a cerâmica marajoara, as padronagens que a gente pega da semana com a Joara, ainda é pouco difundida aqui no Brasil. Lá fora ela é procurada. A gente não usa isso como design. A gente não usa a nossa caracterização como, como padrão de design. Então, sim, esse... E aí, voltando, retomando o que o Deac estava falando, esse epistemicídio, <risos> uh, já não é de hoje, é bem antigo. Né? Uh, é muito é importante a gente não só, óbvio, mais ainda, falar sobre a, a, a, a mulher, o negro, a negra, o trans, a comunidade indígena, tudo, mas é importante a gente olhar também para nossa cultura, rever uma série de coisas, e aí talvez eu acho que esbarre na, na, nas perguntas para a própria Janaína, que a gente estava colocando antes, para as três, na verdade, Uh, o que que a gente está perguntando hoje? Né? Que tipo de coisa a gente está confrontando com tudo isso? eu acho que é um ponto fundamental dentro do design, da arte, da comunicação, das uh, da, das cidades que a gente quer construir, né? Das não só arquitetonicamente, mas principalmente de comunidades, realmente, quais são as nossas características? E aí não é só questão de identidade, mas, principalmente, de característica. Quem quer que tenha tido a oportunidade de viajar aqui no Brasil, de uma cidade para outra, nota as diferenças. Isso não é valorizado. Vamos vão pegar a diferença grande aí. A ela pode ajudar para caramba nisso. Quando a gente fala de São Paulo, é uma fachada, é uma arquitetura. A gente fala de Salvador, é outra. Mesmo as coloniais dessas duas cidades são completamente diferentes, são outras realidades. E a gente fala também das comunidades populares, elas são diferentes em cada uma delas. Por que não valorizar isso com várias outras coisas e questionar por que, que é diferente? Por que, que a gente não pode uh, uh, enaltecer isso e facilitar isso, ou transformar isso num padrão? ou transformar isso pelo menos uma forma de utilização, né? Essa valorização do brasileiro, da brasilidade, eu acho que faz parte desses nossos autores todos. Nós temos muitos autores brasileiros, temos muitos autores negros, sim, indígenas, então esse fala que até então não podiam ser reconhecidos como tal. Quantos ghostwriters a gente tem por aí só para Responder à a, a necessidade da branquitude. E olha que eu estou falando como branco. <risos> uh, por que isso? Por que, que a gente precisa disso ainda hoje? Uh, isso eu acho que vale muito, sim, nesse corpo expandido que a gente está colocando, nessas diferenças que a gente está vivendo e vivenciando Uh, quando eu li <risos> a primeira vez a coisa epistensídea, eu fiquei assim, né? eu, que porra é essa? Por que isso agora? Para! Chegou no final, eu queria jogar tudo para cima, si. eu, eu quero mais, cadê? Por que não? Por que, que a briga que eu ia retomar com, com o Patrício era justamente isso? Ele virava para mim e falava que ele não, ele não podia, ele estava terminando o doutorado dele, ele falava que ele não podia questionar algumas ações no moderno porque ele acha que já foi consagrado fico, ok, já foi, e aí você não pode dar uma luz nova a isso? por que que vai ter que ser alguém consagrado para responder sobre isso? para nós somos todos pesquisadores a gente pode errar também a gente pode fazer uma pesquisa e falar meu não era bem isso, fedeu eu entendi errado, eu pensei errado, ou... ainda não é hora disso, daqui a pouco vai ser. Geralmente é assim que acontece, né? A gente apresenta algumas coisas na hora errada. Infelizmente a gente sabe de algumas pessoas, não vou nem colocar sexo porque tem ambos os sexos, babonas na academia que não saem, não largam o osso de jeito nenhum e estão ali repetindo aquilo que já ensinava há 10 mil anos atrás e que não era tão Seixas assim, né? Vamos lá, Lucas! Conte! Ah, essa discussão eu fiquei pensando, na verdade, eu acho que isso serviria até para a mesa de quinta-feira, assim, então nem vou falar muito, só uma coisa que eu acabei... Ah, vendo, assim, vem vendo na minha cabeça... É, enquanto, nós, enquanto Pode docentes, falar na mesa de quinta-feira que eu estou aqui preparada aqui, desculpa. Pensar isso tudo na nossa prática docente também, né? Eu falando uh, enquanto professor de História da Arte, e em uma universidade, uh, eu tive que cumprir um programa de História da Arte ali que era bem amplo, assim. E aí, quanto você né, vai vendo a bibliografia do que estava acontecendo ali, tudo... É uma história da arte extremamente europeia, né? europeizada ali, e assim, existe um caminho, meio que um caminho das pedras ali, que as pessoas, como disse a Alexandra e tudo mais, hoje esse movimento bem mais uh, presente, só que né, durante muito tempo foi estudado ali Gr Grécia, Roma, e depois a gente passa a Idade Média, Renascimento, não sei o que, não sei o que, e vai, tá, mas é, é isso, é a Europa, é, é esse olhar. Aí a gente vai para as vanguardas e tem o um impressionismo, e aí parece que era um bando de gênio francês que começou a pintar de uma maneira ali um pouco diferente, e nossa, né, mas aí a gente não olha ali para o Japão, a gente não olha para toda uma tradição da arte japonesa que pensa o espaço, e depois esse espaço, a maneira como é pensado tudo, né esses pintores impressionistas, eles estavam em contato com tudo isso, enfim... Uh... Então isso foi algo que me incomodou muito, né, e, e eu pensava que, não, pera aí deixa eu possibilitar esse diálogo, essa troca de, de, de referências e eu não quero cometer o mesmo erro que eu, que eu senti ali, né, enquanto eu mesmo aprendi História da Arte, aí você vai em História da Arte, tipo, tem ali o Gombrich, mas parece que é só o Gombrich que existe e fica naquela questão toda, Uh, enfim, mas é, é pensar também né, na academia, no mestrado, no doutorado, na prática docente, né, como reverberar ali né, todas essas novos é, todas essas vozes, todas essas epistemologias ou, ou até mesmo os epistemicídios, né? enfim, mas talvez quinta-feira seja, né, porque senão não vou abrir uma outra discussão aqui agora. É, Gente, eu acho tá pra... que eu. Falta. Desculpa. Não, Não ser... era só para ratificar essa questão, como é difícil mesmo você achar né, esses autores. Eu tive a sorte na minha banca de entrada do mestrado, que é a professora Dilma de Melo Silva. Ela me apresentou, o Armando Silva, que é um pesquisador, um filósofo colombiano, que fez um estudo super legal sobre as cidades. É... E pelo, por esses caminhos é, que eu fui encontrando os outros autores, porque daí o, o Armando Silva ele trata da cidade, da arquitetura, do corpo, mas é, com um olhar mais é, do detalhe. E daí eu precisei ir para o Cancline para conseguir ver essa ligação com o global também, mas ele estava olhando para a Latinoamérica também. É... Eu, eu, eu, eu também bebi de Benjamin, mas Benjamin você é, tenha né, o, o artista como, como produtor e você vê Rancière, todos eles também beberam dele, né? então eu acho que você tem que armar a sua, a, a, a, os autores de forma que você, é... ai que legal ele dá. Ele foi super, e o Armando Silva foi super incrível, porque, na verdade, eu estava com dúvida em algumas coisas, eu escrevi para ele e ele me respondeu. Então, eu acho que tem uma outra coisa importante também aqui, é que eu acho que a gente tem que reforçar um pouco essa rede de pesquisadores, porque aí é que você fortalece também, é aí que você consegue é, trazer essas pessoas para as suas pesquisas, descobrir outras pessoas, né? Ah, ela sabe o quanto eu corri atrás de outros autores, né? Também fiquei nesses, mas tomara que as próximas pesquisas eu consiga ampliar um, um pouco, mas é, mas é bem difícil mesmo. Gente, só para lembrar, quinta-feira a gente vai falar sobre a educação, ah, perdão, ah, políticas de ensino e arte. Por isso que o Lucas estava falando que talvez seja melhor para quinta-feira. E sim... Teremos muitas pessoas para falar, legal. Retoca, você tinha falado, queria falar também, aí a gente pode começar a encerrar, né? Conte, fale. Estou abrindo aqui. Ai, que saudade de tanta gente boa. Estou tentando abrir a câmera aqui, está demorando. Acho. Não tá pode bom. falar. Pode falar. Relaxa. Eu vou falando. É, não sei se a câmera vai abrir ou não, que estranho. É, Ai, ah, gente, muito lindo ver vocês, tanta gente tão linda aqui que, e tão bacana que a gente se encontrou e outras pessoas que eu não conhecia ainda. É, eu acho que essa questão que a, a trazida né, por vocês e que a Lê falou tão bem, né, o PC, Fabiane, Ayla, o Lucas... É, eu acho que é, é super importante, é, é uma questão assim crucial, e eu vejo a diferença mesmo de quando eu defendi meu, assim, adoro a minha tese, acho fantástica, amo meu trabalho de, de doutorado, que eu defendi em 2015. Se fosse hoje, ele seria um pouco diferente, ele teria referências mais ampliadas, né? E eu me coloco nesse caminho de aprendizagem, né, de começar a sair desse decolonial, né, a, ir... a trilhar os caminhos, nem sei conceituar se exatamente seria o decolonial, mas de sair do eurocentrismo, né, de expandir para além disso, e eu tô aprendendo muito com os meus alunos, inclusive, né? E conversando sobre isso, eu participo de um grupo, né? Tem algumas colegas, algumas amigas que a gente discute algumas questões. E um dia, a gente se preparando para um congresso, alguém virou e falou, e escrevendo um texto e pensando para esse grupo, alguém falou, gente, poxa vida, né? É duro, né? Você tomar essa consciência do, do ser colonizado, tal, o tempo todo, né? E alguém levantou uma pergunta, eu não lembro quem foi do grupo, mas essa pergunta ecoa o tempo todo para mim. Que é, e quando eu sou o colonizador? E quando eu colonizo? Ou seja, a gente perceber na gente o colonizador. Seja nas relações, professor-aluno, seja com o pesquisador, orientador-orientando... Seja eu, quando vou no supermercado, a moça do caixa do supermercado, sejam amigos próximos, seja família. Quando eu sou colonizador, né? E quando a gente fala em termos né de pesquisa, em termos de arte, de educação, isso se torna talvez, acho que uma questão muito importante, né? A gente reconhecer que nós estamos mesmo, gente, tomados, né? O Foucault falava disso antes, né? Da máquina de captura, mas aí ele chegou né, a formular algumas coisas, e hoje a gente tem outras pessoas que falam disso, mas ter essa percepção também, né? E eu acho que foi o Lucas que, que trouxe para pensar né, enquanto professor que é importantíssimo. Né? Então, seja em tudo, gente, inclusive na religião, inclusive na filosofia, no modo de vida. Na política quando eu colonizo, eu não sei responder, gente. Ou eu morro de vergonha quando me percebo assim, mas aí eu tento pelo menos tomar consciência, né? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu já me percebi e talvez seja um, um exercício também. Obrigada. Obrigado, Rita. Eu acho que com essa fala a gente pode encerrar, né, PC? O que você acha? Agradecer todo mundo que veio, passamos um pouquinho as prazo, mas de leve. Lucas, quer colocar alguma coisa? Mas acho que fica aqui um agradecimento, bem feliz também, PC, de participar aí, viu? Desta fantástica mesa, todos que falaram aí, foi muito legal ouvir todo mundo. É, eu... sou eu que agradeço imensamente vocês, isso não tem nem né, o que falar. Amigo é de todo fazer mundo fazer. no Ircute pessoal <risos> estava falando aqui que a noite foi fantástica, foi mágica isso e aquilo, mas são vocês que fazem isso, é a parte gostosa estar aqui, poder proporcionar isso é com toda essa participação estar aberto a essa conversa toda é isso que faz realmente o Ciantec Ciantec e esse aprendizado, essa vontade de compartilhar conhecimento eu acho que isso é o mais essencial aí, obrigado Obrigado a todos vocês. Uh, eu vou amanhã de novo mandar os links todos. E vamos lá, espero todos vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, por favor, falem agora, cali se para sempre. Até amanhã, para ser de pouco tempo. <risos> beijo todo mundo, obrigado, meus queridos. Obrigado, boa noite. O corpo é expandido e a mesa também se expandiu, né? Beijo. <risos> boa. Show, beijo povo, obrigado. Pois é, boa pergunta. Quem é 55119? Nome. Porque só aparece um cinquinho ali. Eu acho que é a Glaucia, da Vino. Não, né? não é porque ela está aqui também. Ah, não. Não sei. É, então, Tudo bem, bem PC? No... Tudo joia, Bel? Para quem é a primeira vez no que sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e, por favor, participem sempre. É bom. Não só aqui, tem o Facebook, tem o, o, o Instagram, por favor, vejam lá. Beijo, e beijo. todos os vídeos estarão lá. Beijos. Beijo. Beijo. continua inédito. Com certeza. <risos> 5519 deve ser do, do, do. de lá do. do... sei ah, lá. lá. De lá de onde? Arte. Não, não é, é o meu? É não, é. né? O meu tem nome? É que que tem. Tem nome. O seu tem nome, Isabel. Ah, tem nome. Não, 5.5 cinco fica okay. cinco falar alguma coisa aí, gente. Fala. Pois é, Glaucia. Quem é? Então conta, quem é? É, não é a Glaucia. Não. Porque está a Glaucia Davi, a não ser que a Glaucia esteja com duas entradas. Não, não. não. Pô, vamos dormir sem mas saber. Tudo bem. Amanhã, 5.5. Cinco cinco. Ah, a gente descobre. Não, não. É. Falou que vai falar, então vamos ver quem é. Pronto, gente. Obrigadíssimo. Ah, beijos. <risos> beijos. Beijos, beijos. Cuidem-se. Até amanhã. É. Vamos, só para não derrubar todo mundo, sem a sacanagem, fica feio.